Eu gosto mais da poesia mundana. É a minha, é a poesia do Grindr. É poesia mundana? <risos> é poesia do Grindr? Pessoas de dentro do cenobismo. Ah, sim, sim. Gênero, gênero. É por isso que eu sou... Já me chamaram uma vez poetinha do povo. Ser simples é que é difícil, porque eu se quiser escrever um texto cheio de palavras caras, que é o que eu estava a dizer, e para ser super fancy, super literário, também posso fazer. Agora se calhar posso estar a dizer zero, não é? E tu alguma vez fazes preconceito por gostar de poesia? primárias colocadas na sociedade não é claro o acasalamento ou o sexo é uma delas porque é uma necessidade que todos acabamos por ter eu conheci-te como uh, o homem cis uhum. que tinha ligação romântica a outros homens e entretanto isso alterou-se sim é o que estás a dizer exatamente tá, mas alterou-se não sei se queres contar alterou-se como porque a pessoa acha que ao ser bastante macho percebes e não ser bicha, ou o que a pessoa entende por ser bicha, não é? Que vai estar incluído, uhum. e que não vai ser gozado, e que vai ser respeitado. Eu há, há três anos atrás era completamente contra coisas da minha cavidade. Uhum. Estás a ver? E... Co... Não, não, não, não. Mas por que eras contra? Por causa de pequenas homofobias, estou sincero. Exatamente. Não. Estou a falar de que eu acho muito que o português em geral contenta-se sempre com pouco. Ah, Eu lembro de participar numa geração à rasca e não sei o que é e eu na altura lembro de que basicamente estar a pedir, a implorar que fossem comigo para a rua para reivindicar, porque os meus amigos simplesmente não queriam ou não lhes apeteciam. É uma importação do sentimento americano. A vários níveis. Existe algum mérito naquelas ideias? Existe muito até. No entanto, Está tudo destruído mas nós olhamos para os Estados Unidos nós olhamos para os Estados Unidos e achamos que os problemas dos Estados Unidos são os nossos problemas exatamente e não são. são por exemplo um dos problemas em Portugal é achar que não há racismo eu acho que iremos ultrapassar pelo progresso científico em várias dimensões esta, esta estas categorias fixas do que é biológico do que é social nurture versus nature porque andam em conjunto nós somos animais sociais você é uma pessoa progressista e eu espero bem chegar aos 90 anos um gajo super conservador. É a minha ideia. Quero chegar velho, ser velho conservador. É sinal que as que coisas PSC estão melhores. chega. Não, é... não, não, não, não. <risos> o Salvador... <risos> Aliás, o Mário Sá Carneiro tem três versos que eu adoro, que é me dentro de mim porque era labirinto e hoje quando sinto saudades são saudades de mim, é uma coisa assim. Vou fazer um cumprimento tradicional, porque senão o Castro fica desapontado comigo. Ou melhor, fica mais orgulhoso quando eu cumprimento... Mas também desapontado está, bem. Às vezes escolher a palavra certa também resulta. Ok. Tomei a nota para futuras ocasiões. E eu quero, portanto, fazer um, um cumprimento sério, apresentar o nosso cúmplice desta noite, Pedro Craveiro que podem, desde já, se quiserem, seguir nas redes sociais. Queres ser seguido nas redes sociais? Exatamente, claro, mais followers. O Pedro é poeta, é doutorando na, na Universidade da Califórnia, portanto, não é um imigrante, é um expat. Ok. <risos> e fica aqui... No ar a definição de expat. Identificas-te com isto? Podes definir-me que é um expat. Imagina-me: é um, um imigrante que executa um trabalho uh, não operário, no fundo, dentro daquilo que é o operariado contemporâneo. E tu trabalhas numa universidade, ainda que as tuas condições fossem muito precárias uhum. para o país em que estás, tu continuas a ser um expat. Isso tem outras interligações, Ao nível académico sim, também. Sim. Bom, só que uh, uh, eu perguntei isto em particular, porque tu, antes de estás a trabalhar na Universidade da Califórnia, trabalhavas no Lidl. Exatamente. E por isso é que franziste o sobreolho ou não? Do que é trabalhar no Lidl? Sim. Opa, foram oito anos, não é? 2008 a 2016, atrás de uma caixa a uh, vender bananas a 79 cento em um quilo, mais as <risos> de <risos> quinta-feira, <risos> uh, a saber distinguir tipo banana da Madeira da banana da Colômbia, uh, e as que têm cocaína também. Uh, então foi no Lidl que apareceu aquela remessa de bananas? Exatamente, como... foi, mas foi assim uma coisa que até hoje não ficou assim muito clara na televisão. Uh, mas apareceu em Espanha e em Portugal. Eu lembro-me que tinha aparecido 500 toneladas, depois era só 400. Trezentas, sempre a descer. <risos> sempre a descer, né? As Sempre a descer e, sei lá, foi... foi uma... Não vou dizer que foi uma experiência incrível, não é? Porque era um trabalho precário. Uh, um trabalho que também veio assim naquele tempo do, do passo-escolho, não é? e Então, obviamente os cortes e tal. Mas foi, olha, pelo menos consigo distinguir uma couve lombarda de uma couve coração. Mas fiz muita coisa lá. Sei lá, fazia, limpava casas de banho, repunha, fazia pão, uhum. fazia caixa, fazia tudo. E portanto, e portanto, se tu fosse um imigrante a fazer o que fazias nos Estados Unidos, eras um imigrante, não eras um expat. Exatamente. Pronto, então agora sim consigo ver isso. O que é que franz o sobreolho? Com o Expat ou com o Lidl? Com o Expat. Não, o Lidl não. não eu não. sei, eu conheço, conheço ah, okay. bem, eu sei o carinho que tens ao Lidl. Uh, ah, é uma relação talvez abusiva. Amor-ódio, <risos> amor-ódio, assim, tóxica. São as melhores. Não é? São as melhores, assim. Para escrever, és poeta, não é? Tens... Claro, eu tenho sempre aquela coisa de, não é? Não, sou, não é assim aborrecida, é aquela coisa do género... Tem um amor, mas tem um ódio. Mas sim, ou seja, eu fui de Custóias para Santa Bárbara, não é? Uh, <risos> que é onde eu vivo, sou de Custóias... <risos> mesmo ali super perto da cadeia uh, e pronto e fui basicamente não é? tipo de um sítio para, para outro para um, dos, para um dos sítios mais ricos dos Estados Unidos para outro sim não fui vender bananas mas fui ensinar português para estrangeiros Ah, estás a ensinar português? Estou a ensinar português e espanhol mas ficamos só no português eu não quero <risos> falar espanhol <risos> tenho uma pergunta para ti qual é, já que tu és poeta, define o que é que é ser, não, não quero que me digas a escrever, porque sei, uhum. que é que é, que é, que é eu nem vou dizer o que é que é ter alma de poeta, se não sairmos daqui, não mas o que é que é ser poeta? Ou seja, é... Que é... como é que tu vês a tua profissão? É uma coisa, não é uma coisa metódica, percebes o que eu estou a dizer? Pode uhum. ser, não sei, porque eu estou só a especular. Não, há gente que faz metodicamente, há gente que todos os dias se senta e de manhã escreve e tem tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para fazer isso todos os dias, Uh, porque infelizmente esteja nos Estados Unidos ou esteja em Portugal e eu tenho sempre que trabalhar numa coisa que esteja mais ou menos ligada ou não há pessoas que, que têm profissões completamente unrelated com com o que fazem na poesia e por não não posso dedicar como Pedro Chagas Freitas e assim exclusivamente à escrita porque porque levantas tudo já andamos a falar Opa, é, sim, eu fui à praia eu fui à praia no outro dia e Comecei a ver livros do Raul Minha Alma e uh, de Pedro Chagas Freitas, então vi que era tipo o último grito aqui em Portugal. Já há algum tempo. Já há algum tempo. Best sellers portugueses. E pronto, e então ainda não tive a oportunidade de ler, uh, mas tudo. Então, porquê é que, é que imagina? Tu, só que okay, só ok, mas tu disseste isso num tom prejudicativo, tipo ah, Chagas Freitas, pronto. Mas se, se, eu, eu percebo isso, que eu também sofro um bocado dessa merda, que é. Snubismo? É, uh, se calhar um sino. pouco. Se, não é sinu, se calhar é cenobismo, mas não é aquele snubismo. Sim, se calhar é mais um, um elitismo um elitismo artístico, estás a ver? Que, que eu tenho, e tu também tens, esta gente tem, uhum. mas eu, eu, eu quero, eu tendo a perder esse, esse elitismo artístico, ou esse que quiserem chamar. Mas isso acontece, porque, por exemplo, eu nunca li Minha Alma. Eu só li as merdas que eu meto no Instagram, estás a ver? E rio-me só. É como eu, sim. Mas eu nunca li nada dele, nenhuma obra dele. Mas automaticamente, para mim, a alma é podre. Uhum. Mas nunca li, precisas o que eu estou a dizer? Ou seja, nunca consumi a, a obra dele, ou um livro que seja, ou li mais de 20 minutos de, dele para poder estar a dizer que não curto Então, bom, mas isso também é culpa dele. Porque lá está. Tu... É a imagem que ele passa dele, ok? Não, Sim. não é? Tu consomes, se calhar, a, a forma que ele tem de fazer mais marketing, que é partilhar as coisas dele no, no Instagram de forma gratuita, para toda a gente poder ler. Certo? Tipo, e tu não gostas do que lhes, a ponto diz ler uma coisa inteira dele também. Ou seja, no fundo, isso é uma amostra, não é? Do pois, que ele, ele, ele dá-te uma amostra okay. do que escreve. É, e não teaser. é, é um teaser. É um teaser. Mas, por exemplo, eu não. Eu compreendo que. para um, para um artista como, como o Romein Alma, eu tenho 28 anos, nunca pensei em ouvir dizer esta frase. Como um artista como o Alma, <risos> <risos> um, tipo, imagina, tu tens que. Eu sei lá, é como um, um, um rapper, estás é um músico, fazes uma, uma música que venda, depois tens a tua obra que queres uhum. lançar, uma coisa vai complementar a outra, tu tens os olhos que puxam para a tua obra e depois vendes aquilo que queres vender a sério. Percebe o que eu estou a dizer? Sim. Se calhar é o caso dele, não sei, nunca li. Mas se calhar tu que tens uma coisa muito mais... Não preciso porque... de ler para saber se é bom ou mal. Ou seja, não preciso ler um livro para saber se é bom ou mal, basta ler o que ele posta. Hum. E não digo com digo porque... Ou seja, tu quando fazes uma arte, sabes perfeitamente o que é que é boa arte e o que é que é má arte. Certo? Ou seja, eu tendo estudando cinco anos de literatura, eu vou saber mais ou menos bem, independentemente às vezes do preconceito que tu possas ter, por exemplo, ah, não gosto dessa de Queiroz, não sei o que, não sei o que mais, mas independentemente disso, podes reconhecer a maestria essa de Queiroz, não é? Independentemente dos maias, por exemplo, uhum. poder ter sido uma merda, não é? Mas é uma maestria técnica. Mestria técnica, o um escritor. Era uma maestria, tinha mestria técnica? Ah, o Saramago é incrível. Sim, mas o Saramago não. Tinha, tinha mestria. Sim, eu não sei, tu nunca li Saramago. Eu mas... tinha pontuação, mas tinha mestria. Mas, mas não sabias. As... Mas sabia mas, escrever. Mas... Ou sabia ele sabia passar utilizar as ideias. a pontuação. Não, mas eu, eu sabia escrever. A escrita do Saramago é incrível. Aliás, o Saramago escrevia assim por opção. Eu acho que até já falei aqui. E uhum. Pedro diz-me se concordas com isso, mas eu concordo bastante. <risos> uh, não, no... Opa, no. No quinto ano para ir numa aula de português, um colega meu, Armado em Esperto, disse assim. Uh, eu não preciso saber onde punha as vírgulas porque o Saramago também não usava bem a, Já aqui, a pontuação. Já aqui O Saramago também não usava bem a pontuação. E o professor respondeu o Saramago podia usar assim a pontuação porque ele sabia usá-la corretamente. Escolhia usá-la para aquele efeito. Uhum. Que foi, acho que não foi neste, nesta, nestas palavras certamente, mas acho que foi uma ótima maneira de desarmar aquele argumento. De que tu tens que conhecer para poder uhum. moldar. Isto é o um parênteses sobre o Saramá, Sou o Saramá que tinha Mestre Técnica, portanto, sim. Não, é que, sim, ok, eu não, não, não vou discutir nunca. Além de tudo o resto. Sim, mas aquilo que eu, que, eu, que, eu tava, que eu queria saber era, tu não precisas necessariamente de ser um bom, uh, não precisas ser bom em executar as coisas, a nível artístico, para, para a tua identidade artística ser boa ou má, percebes? Tu não, não precisas escrever muito bem para aquilo que descreves ser bom, na minha, na minha opinião. Hum, eu, eu discordo um bocado aí é. eu discordo um bocado aí, mas é assim, vamos ver uma coisa uh, isto tudo tipo Margarida Rebelo Pinto esse, isso é tudo o que, que se pode chamar de literatura light, não é? que é uma literatura que tem um certo público e está bem em um público ler esse tipo de livros não é uh, também tem muito que ver com a educação que tu tens, não é? ou seja, eu não posso ler Margarida Rebelo Pinto quer dizer, todos nós temos os nossos guilty pleasures, não é? se não calhar é. eu até leio na casa de banho às escondidas, mas mas, mas não ó, em público, é isso que estás a dizer? Se gostasses, genuinamente, por algum não, motivo. Não, se gostasse assumia. Eu assumo todos os meus podres, mas não tenho... Ok. É sorte dos fones, que ninguém sabe o que estás a ouvir. Exatamente. <risos> <risos> mas, uh, mas a cena é... Eu acho que para mim, escrever boa literatura não é escreveres um livro com 500, 600 páginas. A não ser que realmente o livro faça... São uma dimensão, não... Ou seja, Quantidade não significa qualidade. Sei. E eu acho que o que tu vês agora hoje em dia é muita... Eu. Verborreia, não é? Que é gente que diz um montão de palavras chiques e fancy e não sei o que é, mas não sabem do que estão a falar. Era aí que eu queria. Que eu estava, agora, ok, já disseste isso, mas no início, quando eu ia dizer isso, que há pessoas que. Olha, lembras-te daquele daquela enxerto público que nós até discutimos por. Hein? Do Vitor Bolanciano? Sim. sim. É isso, tipo, tu, ok, tu, até, atenção, tu pode usar palavras muito caras e, e fazer sentido. Sim. sim. Mas, Tu não, não achas que de certa forma estás a, a, a afastar público que não vai perceber o que estás a dizer? Sendo que, é, é, é porque lá está, se calhar a, a, a maior parte dos portugueses, eu incluo-me nisso, uh, não tenha um, estudos académicos suficientes para poder ler um texto que seja muitíssimo bem escrito, percebes? E se calhar chega ao final cansa, cansado, tentar perceber o que é que ele está a dizer, e depois tipo, se calhar nem está a passar nada de especial, uhum. do que alguém que escreva uma coisa muito simples, simples, o que é que é simples, é? Mas que escreva uma coisa de fácil perceção e que a ideia esteja lá e seja muito boa. Tipo, acho que o daqui nesse aspecto é faz isso sublime. É uma escrita fácil de perceção, obviamente, no meio da escrita dele tem coisas que tu tens de estar mais atento e tentar perceber o que é que ele está a dizer, mas a escrita é muito simples, não é nada complexo. Sim, e, e eu defendo isso, eu acho que é assim que deve ser, porque eu acho que, tipo, ser simples é que é difícil, porque eu, se quiser escrever um texto cheio de palavras caras, que é o que eu estava a dizer, e para ser super e super literário, também posso fazer, agora se calhar posso estar a dizer zero, não é? E eu, por exemplo, caso que às vezes também noto em artigos e assim, é que o pessoal... Ou seja, é preciso chegar, e eu sei que se calhar agora vou parecer um bocado comunista, mas é preciso saber chegar às massas, não é? E eu se quero que a minha mensagem passe, eu tenho que escrever de uma maneira que toda a pessoa me compreenda, desde o, desde o trolha, que tem a quarta classe, até à professora universitária, e catedrática, não é? É isso que eu cada vez acho que vejo mais na, em, em colunistas. Estás a ver colunistas do Expresso, do Observador? É bro, tu pareces a escrever um livro, não? Estás a falar para as pessoas e como é que. E, e, mas, eu, sei, eu sei, está a, está a filtrar um, o, o que estão a dizer para certos tipos de sim, pessoas, sim. eu percebo isso, mas, mas é, é, é, demasiado, é demasiado. Mas imagina, nem todos os tipos de coluna são para isso. O propósito de um jornal. Não é utilizar aquilo que vocês parecem estar a caracterizar como o um mínimo denominador comum e ser absolutamente inteligível para todas as pessoas da população. O jornal em si também tem públicos, há quem leia a primeira página do jornal, pronto, mas não você anda é que... a falar na, no tradicional de jornal porque hoje em dia está, é mas muito para isso tens vários jornais, se quiser ler jornais Exatamente. Uh, sobre letras, eu coloco o letras pronto, mas e assim, a mas linguagem vai mas ser mas muito repara, mais específica. Se uh, eu, eu conheço pessoas que escrevem. Uh, para, para, por exemplo, para o público, para a secção cultural, para o Y, uhum. etc, ok? Que estão, por exemplo, a dar conta de um festival de cinema independente ou de uma exposição em Serralves, percebes? E ao fazê-lo, como críticos de arte, ou programadores de cinema, ou o que façam, eles não estão a falar, eles querem atrair algum do público em geral, mas eles também estão a falar para o público que está interessado naquelas notícias que as vai ler, que vai ver no, no título Serralves. E vai ter interesse em ler aquela coluna de 600 palavras, imagina. Sim. Mas, quer dizer, isso é um público específico, não é? Mas é, é o que eu estou a dizer, relativamente à generalização... Eles também somos... vão ler a necrologia, não é? Sim, sim, exatamente. E, mas é exatamente. A, a necrologia <risos> tem uma linguagem completamente distinta. Um pouco mórbido, mas... Não, não, não, mas é, é, é uma linguagem completamente distinta. Até porque tem um... Digamos, um design diferente, uma estética diferente, Sim. um marketing de eu diferente. Eu acho que as pessoas que eu leio necrologia é só para o babado. Para saber quem só é que morreu. Quem é que morreu na aldeia? Na aldeia. Que a minha avó de vez em quando ia ver e disse, ah esta já morreu. E eu dizia assim, que estás a ver, é para a minha avó dizer que ela foi primeiro que ela. Para a terra dos pés juntos. Ah, mas imagina, isso, isso é, dá um sentido de comunidade, não né? é? Saberes quem é que está ou não presente na tua comunidade. Claro que se for uma pessoa próxima vais saber em... Comunidade. Não é? tão americano. <risos> mas existem comunidades em Portugal também. Eu sei que existem. Não é? uhum. Mais distritas, neste caso, ao plano físico. E uhum. mas mas não, não fica é ofendido. Tens a tua comunidade em Portugal de poetas. Exato. Sim. Mas, mas dás... isso é que já é americanizar assim. Adoro-os a todos. Eu acho que está a ser irónico. Claro exatamente. que estou. Isso é que é americanizar a cena assim, é? da comunidade. Sim, mas existe uma comunidade. Seja, tudo que tem um catálogo. Não, existe, existe uma, teu. quer dizer, eu até ia dizer, existe uma geração. Uh, não, existe uma comunidade, ou seja, eu tenho amigos que são poetas e mandamos coisas um ao outro e um aos outros e, e dizemos o que é que achamos e tal, mas quer dizer, sinto espírito de comunidade. Não. Claro que não, porque se fores a ver, tu estás da, na mesma comunidade do que o Minha e do que o Chagas Freitas, e que o Rodrigues dos Santos, Sim. dos escritores, isso não é nenhuma comunidade. O facto de estamparem um rótulo e dizer, pronto, agora existe, aos olhos da sociedade existe, as poetas e vais escolher a identidade. Olha, agora sou desta comunidade? Claro que há comunidades que partindo muito mais... Do que outras. A fé. exatamente. Uhum. Mas quando ainda por cima é o, o teu nível pessoal, isso não existe. Eu estava a vir para cá e estava a pensar que, eu quando andava na escola, e andei muitos anos, demasiados. O filme que eu mais vi uh, nas aulas de filosofia e português. Já então, sei, já sei qual é o que tu <risos> vais dizer. Vamos tentar adivinhar. Posso, claro? Qual Clube é? dos Petas Mundo. Ok, Evans. my Pá, e é um filme, atenção, é um, bom fi é um excelente filme, eu achei acho uhum. que é um filme, tipo, um, incrível de se ver mesmo na, na altura vi aquele filme na escola, porque eu achava que, na, eu tenho esta ideia na minha casa, que é, os professores me tinham aquele filme a dar, que era para nós curtirmos os professores dizendo, né? este professor altamente é, aquele tá, não, não, aquele não, não, não é, tu não é, não é, é, é um <risos> mas agora, mas agora com a, com, ou seja, já há algum tempo para cá eu vejo esse filme e é daqueles filmes que se for a dar se eu estiver tipo, na sala, um beijo, posso ver e é um filme muito, apá, é bonito filme e passa, e passa essa por exemplo, a poesia sendo a base fundamental do filme, onde as pessoas se ligam pela poesia, é, é, é fixe, é, é um bom filme nesse aspecto, de ligar pessoas. E tu achas que a filosofia, fala-se que a poesia une pessoas? Ou tu já tiveste algum momento da tua vida em que a tua poesia uniu, seja o que for? Neste caso, pessoas, obviamente, né Seja o que for. É possível, é possível. Eu nunca tive ninguém que viesse dizer-me, olha, a tua poesia, tipo... Mudou a minha vida. Mudou a minha vida, não é? Mas eu acho que a minha poesia pode ter uma experiência em comum com muitas outras pessoas. Uh, portanto, eu, quando escrevo, tenho sempre a preocupação. Tu ouves muitas vezes as pessoas dizer, eu não gosto de poesia porque eu não consigo entender, não é? E quer dizer, isto também é um preconceito que já se constrói muito na escola, não é? Tu lês Camões, é os Lusíadas, é super difícil, não consegues entender nada. Lês o Fernando Pessoa fazendo aquilo um bicho de sete cabeças, mas... Eu acho que o que eu... Eu, pelo menos, quando escrevo, eu tento escrever para que uma, qualquer pessoa consiga ler. Claro que também não vou ser hipócrita e dizer, olha, não há palavras que eu uso, mas tento sempre usar... Ou seja, é o que se chama, não é... Um, isso não quero dar aqui aula de poesia, mas a partir dos 2000 é o que se começa muito a fazer na poesia, não é? Que é uma poesia que chega às pessoas, não é? E acabar um pouco aquele pedestal, não é? Em que a poesia é tipo, incrível e... e tem que e tem que ser interpretada... E, é, e só com um certo nível de escolaridade ou sendo é. apreciador é, é que É consegue... tipo a ópera da literatura? É. É uma ópera da literatura. Também pode foi, ser cantada. agora muito, Sim. cada vez menos e, e... Mas eu, eu gosto mais da poesia mundana. Sabe? Mas é, da pouca é, poesia é essa. Eu é a é minha, é poesia do é. grinder É poesia é. mundial <risos> É poesia do Grindr. Por acaso, <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> tenho lá um poemazinho, Swipe Left, Swipe Right, <risos> não é? Como, assim, como é que é o teu poema do Grindr? É, um é um poema que nem é do Grindr, é do Tinder, mas é tipo Swipe Left, Swipe Right, não é? E uh, lá está esta, ou seja, eu acho que há uma experiência em comum e eu já fico contente se alguém agarrar o livro e dizer, ok, esta pessoa... Uh, tenho experiências em comum comigo, o Tinder, o Grinder. e eu acho que isso é o que a poesia também deve fazer, deve buscar, não é? É Experiências em comum contigo, como a música, como o rap, como qualquer tipo de música. É tu dizer assim, foda-se, identifico-me okay, tipo, com esta merda, isto é então. mesmo incrível, não é? Ou, ou, ou, ou, ou então, por exemplo, posso não me identificar <coughs> também, acho que existe isso na arte. <coughs> é, posso não me identificar nada do que estás a dizer, ou seja, eu nunca vivi isso, mas posso perceber, estás a ver? ou seja, eu não vivi, o que estás a dizer mas posso meter-me nos teus sapatos por claro. um minuto ou dois minutos para que eu, estou a dizer. eu acho que isso também eu acho que quem é que disse isso? não foi o Criar Swan não sei o que é que está que a que disse falar. que existem tipo três cenas do, do, do, do neste caso do rap, mas vamos passar para, para o geral que é aquilo que tu fazes para as pessoas ah. depois aquilo ah. que tu fazes que as pessoas identificam, aquilo que tu fazes que as pessoas não identificam mas compreendem, ou tentam Exato. perceber mas ver, eu, eu, nunca, eu nunca sofri de racismo mas se ouvir, sei lá, alguém, alguma pessoa que fala de racismo e explicar muito bem o que é que está a passar, eu, vou, eu não me vou identificar, mas vou perceber. Não, tens empatia, como é óbvio, não é? Aliás, eu o que eu faço, quando eu tenho assim um poema grande ou acho que está difícil, dou à minha mãe para ler. Minha mãe só tem o 12 segundo ano, ela começou a trabalhar também cedo, é uma geração diferente, e eu pergunto à minha mãe, entendes sobre o que é que fala o poema? E se a minha mãe me disser mais ou menos aquilo, ela também pode ter a interpretação dela, mas, de sério, o poema fala disto, isto e disto, então eu digo, ok, pronto. Qual, ou seja, se a minha mãe entende, então... Ou seja, o poema está a chegar. a tua mãe, a tua mãe acha que o Grindr dizer... é para o Moerar, Agora, claro, a minha mãe depois pode, de género, dizer o que é isto do Grindr ou do Finger é ou... É, mas, por exemplo, uma característica que eu acho muito interessante na tua poesia é... É a dualidade entre aquilo que é a tua individualidade e característica, a maneira como tu sentes as coisas, a maneira como vês o mundo, seja, de, seja a que nível for, e a capacidade que tens de colocar a pessoa nesse lugar, por isso é que eu acho que pode ser, eu acho que é, esta expressão eu uso raramente, como toda a gente diz, eu acho que é um traço genial, é mesmo, da tua poesia. Acho que nunca tinha elogiado assim desta forma. Obrigado. Nestes anos todos. Mas, mas é um traço que eu acho... genial, é genial, não, é eu, não falar. Falar. Eu, eu sei, mas é mesmo. No, é o caso responsabilidade É uma grande responsabilidade. um <risos> <E obvi> <risos> grande, grande, grande, grande poder poder poder obviamente, responsabilidade. responsabilidade. isto é empiezado. Tio se não morres. Eu conheço <risos> o Pedro há muitos anos, dou muito bem com o Pedro, rio-me muito. Sempre tive a, a, a, apreciação pela poética que o Pedro exume. Ok? Mas isto nunca lhe disse, Pronto, mas deixa-me só terminar eu acho que fazes isso muito bem no entanto não precisa de ser o objetivo de toda a boa poesia que parece que, parece que é isso que estás a advogar, é que seja in inteligível e entendida por não, toda tens a não, tens poesia visual, é assim eu, para mim, a minha conceição de poesia, a poesia para mim tem que chegar a toda a gente a toda uhum. a gente que a quer ler certo é isso, é, isso, é, isso, é isso, mais ou menos, ou seja, não é mais ou menos, é isso que eu, o que eu acho. há outros tipos de poesia, há, tens a visual, que não tem toda a gente consegue ler, uh -huh. tens Como assim, é poesia visual? visual, ou seja, às vezes, eu até eu tenho dificuldades às vezes em ler poesia visual. Tens autores que, sei lá, exemplos mais comuns, tens uma aranha desenhada e a aranha é um poema, ah, não é? E aquela... fazem os trocadilhos entre signos e significantes e tudo. Então, pá, isso tem muita piada nos anos 60 e eu acho isso são eu acho isso mesmo podre. Faz-me lembrar uma merda que havia no Word de clipar as palavras. Que mas eu não, não, mas é quem empregue, por exemplo, elementos da poesia visual de forma diferente na contemporaneidade. Eu, por acaso, eu não estou recordando um exemplo agora, mas basta tu escolheres uma palavra e, e dares um espaçamento maior naquela palavra. Negritos assim é muito parolo. A, é assim, a poesia é né? visual a partir do momento em que está uma imagem, não é? Isso, pronto, isso também. E tu né? depois ou podes escolher exemplo, a imagem, quando se, se formaram. Tu faz, um faz um livro e tens um poema de página e meia e depois tens um que é, que é de duas linhas e Estou depois tens Estava a falar outro mesmo daquela imagem, imagem, tipo, o poema está falado mas, tipo, de álcool mas, e tens uma garrafa de álcool é desenhada. Ah, Estava tá uh -huh. a falar uh -huh. disso, desse tipo de. Sim, sim, mas. mas é, tudo isso são elementos do visual porque a poesia visual também quebrou quebrou ou foi quebrando com um paradigma. Na época, do, do, do poema, de como é que ele era como é que era o poema há 500 anos atrás? Um eram papiro. os Lusíadas eram os Lusíadas, aquilo é, aquilo é poema, é poesia era a poesia da época e foi-se desconstruindo os dogmas tu dogues, tens gate gatekeepers gatekeepers, <risos> poesia? o que é gatekeepers? é tipo, são pessoas mal amadas pessoas de dentro do cenobismo ah sim, sim. Gênero, gênero. é por isso que eu sou, já me chamaram uma vez poetinha do povo <risos> eu não tinha isso no Twitter, Exato, poetinha, poetinha do povo, poetinha do povo. Mas e eu na é altura fiquei assim, isto é, <risos> isto é <risos> suposto que dizer que tipo sou foleiro, que venho do povo que não sei mas disseram que eu era poetinha do povo pois é, porque agora está a pensar, porque sendo a poesia, a poesia, sendo a poesia a ópera da, da literatura tu apanhas com a parte, com o elitismo, com muito elitismo está na poesia, certo? Hum. muito mesmo yeah, foda yeah, pois já, foda-se, já, depois já estou a perceber Tipo, eu, eu imagino, não é isso, porque eu imagino uma pessoa, sei lá, mas imagina um D.B. a ser poeta, agora o D.B. estás a comprar uma boina, tinha uma pena atrás da orelha e começava a escrever poesia, imagina o D.B. na inauguração de, tipo, na, na, na, ah, porque eu sigo uma rapariga no, no Instagram que chama-se Mariana Ferraz uhum. Desculpa, eu sei, eu vou dizer porque, porque ela, <risos> ah, dá uma volta. eu sei porque ela faz muitas vezes tipo, diretos com poetas, e as, e as pessoas vão lá e leem tipo certos uh, dos livros que publicaram estão sempre de boina com uma pena. Não, na isso, cabeça. E, não isso tudo me sente muito simpático, eu não estou a falar isso, mas imagino que possa haver fora, ou seja poetas mais consagrados que têm esse nível de elitismo, certo? São Sim. poetas, ou seja, quem é consagrado naquela área são pessoas, não sei, estou a dizer só não, há poetas bastante conservadores e a academia. Também é bastante conservadora. Ou seja, a academia, digo faculdade, o ensino superior. Estamos a falar em Portugal ou a nível mundial? Tanto Tens faz, seja nos Estados Unidos, seja okay. aqui. Ok, e em Portugal? Também. Como o que tu foste ensinado de maneira elitista? Na uhum. faculdade de letras da Universidade do Porto? Não, mas foi impingido certos nomes e certas escolas que eram consideradas melhores do que as outras, não é? Uhum. Assim como também já, já tive pessoas a dizer, ah, essa pessoa não sabe escrever poesia, essa pessoa não escreve poesia, isso não... não é? A referir-se a quem? A referir-se, por exemplo, a poetas de agora. As poetas de agora não sabem escrever, ou... não é? Okay. Mas isso também depende problema... da concepção que a pessoa tem, não é? Da própria poesia. Claro. Ela é livre para ter essa conceição Mas esse conservadorismo vem porque não estão a par, não valorizam? Mas, muitas vezes... Bem, muitas vezes, elitismo e não saber acompanhar. A poesia está sempre em mutação com todas as artes, não, não é? Claro. É a mesma coisa que eu ter alguém a dizer ah, eu só gosto do renascimento na pintura porque... por isto e por aquilo, não é? E não poder apreciar, por exemplo, um... sei lá, um pintor contemporâneo, percebes? Eu acho isso um pouco... Eu tento estar sempre aberto a tudo o que é novo e a tentar entender o que é que está por trás e depois faça mas e depois faço a minha avaliação, mas não dou desde logo a dizer, eu não gosto disso, não é? Uhum. Mas eu acho que isso, isso aí é o... Ah, sei lá, eu acho que qualquer pessoa que goste de... Ah, sei lá, eu vou, vou para a literatura, qualquer pessoa que goste de literatura, se está a fechar o que vem de novo, essa pessoa não gosta de literatura, gosta de tesouros. É isso que gosta, gosta de tesouros. gosta de antigas. clássicos? Sim, de O que é que foi? Desculpa pelo áudio, temos que estar janelas abertas. É que agora não, sabe, não se ouviu nada de vocês porque houve aqui um rater. Pronto, estamos em no mar, terra dos rateres. E está muito calor. Uh, mas, mas é isso, acho que é isso, é isso gostam, gostam de preservar, são uh, como é que... Arqueólogos, é que Exato, são, são, um... gostam dos clássicos, gostam do, do mas canon. Os clássicos não têm que ser valorizados, principalmente nas instituições Mas quem é que define os clássicos? Isso aí é todo um... Queres não. agora a Sociologia da Cultura? Não, não, eu, não quero, eu não, nem quero ir a essa discussão porque eu já tive essa discussão tantas vezes. Eu sei, não é? eu sei, mas, mas repara, não, não há que valorizar, even ambos criaram um o currículo que valoriza. O, te, o teu problema é que uh, não valorizem de todo o, a produção contemporânea, é isso? Sim, e não é só contemporânea, há também muitos poetas já, por exemplo, até uh, que estão a vir à luz agora, que uhum. são considerados poetas menores e que foram importantes. E que se calhar até grande parte dos grandes poetas veram influências deles, não é? Mas tu tens a tua concepção do que é importante. Claro, isso é... E discutes entre os teus pares o que é importante. Há outros grupos de pares que o discutem. Sim, claro. Mas... E mas... eu é que não estou num pedestal, mas... Ainda? Não. Nem nunca vou estar. Porque, és, porque, porque és eu o... sou poetinha do povo. O poetinha do povo <risos> que fugiu para a Califórnia. E eu sempre vou, vou ser sempre poetinha do povo. Uma vez do povo para sempre do povo. Então, mas... Toda... Ok. Como é, que tu, como é que alguém te pode dizer isso, Pá, imagina se alguém me dissesse isso, tipo numa de gozar tipo de gozo, estás a ver, que foi o que se calhar aconteceu? Não, foi mesmo de gozo. Ah, tipo, é tipo, isso nem, nem, eu não consigo ver em que universo é que isso pode ser dito em tom de gozo, estás a ver? O universo da beja <risos> Ok, o universo <risos> da inveja, mas não sei acho que tu dizeres, ah, tu escreves para o povo, a ver. Tu falas para o povo, vou falar para quem então? <risos> não, mas também é do género. Com a, com a, com a intenção por trás é dizer que ao escrever para o povo. Podes ser mais mainstream? Não, que são menos, não é? Porque estou a escrever para uma, para uma classe, não é? Como se fosse. Eu acho que é um bocado também classista. Sim. Classista é uma... ou classicista? Não, classista. Classista o <risos> que está por trás. Mas porque é uma classe que se autovalida ela própria. Claro. A de arte, não é? Sim. Porque normalmente é bom que um político fale para o povo, porque se procura outra transparência. Claro. Não é, isto não estamos aqui a considerar no, no campo artístico, uhum. certo? E aquilo que eu estava a, a, a dizer antes é que tu próprio formas a tua... A tua tu e qualquer pessoa que esteja inserido num campo e de formas a tua, vamos pôr bolha aqui, não é? E tens uma Sim. bolha diferente que se pode interceptar mais ou menos, por exemplo, com pessoas que foram teus professores e que tu valorizes mais, mas tem uma opinião ainda assim divergente da tua. Claro, e tem certo? todo o direito de tela, sim. Mas ah. pouco pico, eu sou poeta do povo. Exatamente. <risos> <estás vendo? risos> <risos> mas ainda assim tu fazes uma distinção. Distinção em que sentido? Entre ti e, e essa escola. Esses representantes. E eu não faço distinção nenhuma, eles é que fazem a distinção. Porque eu, é assim, eu sempre tive muitos problemas, eu lembro-me desde sempre, quando diziam, ah, ele é poeta, eu ficava assim, hum", quer dizer, eu escrevo poemas, mas... Não tenho o ego de me dizer que sou poeta. E se me perguntarem ainda hoje, eu, não me, não me, eu ia já dizer, não me introduzo, mas eu não me uh, apresento como, okay. como poeta. Porque não sei. Uh, achas que é, talvez seja não sei, não sei. Achas que pode ser, tipo, o peso da palavra em si? Poeta, sou poeta. O que é que é ser poeta? Estás a ver? E, e, tipo, e, e pode ser é o peso da palavra com a banalização da palavra. É o peso com a banalização, porque hoje em dia, tu vais ao Instagram, toda a gente é poeta, toda a gente é escritor, toda a gente é creative, toda a gente é tudo, não é? E quando vais saber ver não é nada. São dão chatos do caralho todos, não mas... <risos> é? Exatamente. <risos> Mas sim, mas eu percebo, mas, mas eu acho que tu identificaste-te com, identificaste como um poeta, tu a dizer que tipo, é... é... horrível sim. se um poeta tem no Instagram poeta, estás a ver? Sim, não, não, mas tipo... é que há quem tenha. Sim, eu mas isto é as pessoas é que, que identificam, tu... é aquele é gajo é poeta. É não, não, não, não, se me dizem, eu, eu não em... me importo. Mas eu estou a impor o meu julgamento sobre claro. isto. Claro. E aí é uma coisa, nós podemos ter bastante, nestas distinções, coisas em uh, desavença. Mas isto não, não poeta, tem uma página de Instagram ou o que for, tem lá que escrever que é poeta, mas, mas se ele tivesse que escrever poesia. Não, não, não. Tem, tem que ser diferente. Tipo, e se precisas, um poeta, tens uma capacidade de compreender o que é poesia e comunicá-la de forma diferente. Lá está. E isto se pode tu Se tu tivesse tipo um no Twitter, assim, sei lá, tipo escrevo poesia, man, não dou às não não não, não, não, não, não, não, não. Podes dizer que escreves poesia. Mas Ou não podes dou aulas as dizer, as dizer as nesse vocábulo. Podes dizer que escreves. Isso podes. Porque é uma questão técnica. Ora, numa questão. Não sei se concordas comigo. Estou a perceber, já percebi, primo, que dizer, o que estás a dizer. Se tens que dominar a linguagem suficiente para a desconstruir e escrever uma a mais... Escreve, mais escreve e... faz sentido, poesia escreve só, pode ser o que vos. Sim. Voz. Exato. Mesmo assim, se consegues evitar, pode ser melhor ou pior, aí não, acho que não interessa-me. Li... Não, não, é não, é isso sim. Eu tenho, faço cartoons, vai ter desenho. <risos> ah, não, imagina. <risos> porque... Não, faço, faço os tarrabiscos. Faço os tarrabiscos. que isso também é a forma como te comunicas. Escrevo poesia, é uma questão meramente técnica. tu fazes. Escreves coisas que consideras poemas. São poesias, exatamente. isso, Ok, tô, não, desculpa, eu estou a falar que eu mandei aqui o... Fiz assim, mas imagina, sentido, há, no, no teu ramo de trabalho, há muita gente que faz aquele, aquele toque autodepreciativo, que também já, já passou um bocadinho, que é, faça uns rabiscos. Ou metem lá rabiscos, ou algo que seja um diminutivo. Fazes tempo para não chorar? <risos> Pedro, tenho uma pergunta para ti. Há quanto tempo é que tu é estás, é que tu gostas de poesia? Ou seja, há quanto tempo é que tu escreves? A ah, é bem que a poesia é uma paixão para ti? Pronto. <risos> Olha a tua primeira memória de um poesia. memória. Não é, não é isso, mas uh, sei lá, quando andavas na escola já era quando uma coisa. Quando tinha pai 14 anos, 13? E tu alguma vez foste preconceito por gostar de poesia? Essa é uma boa pergunta. Não porque sei, foi é a pessoas única que pensam. Pensam. Ah, ah, e tal, tal faz, não, não sei quê, é, se ele gosta de poesia, não é porque... É porque é gay ou é larelas ou não sei o quê, não é? Mas é exatamente isso que eu, que, eu, que, eu, que eu perguntei porque eu sou de Gondomara. E, uh, e é... aqui quem lê pois é não vou. não Não, não, é não é automa não automaticamente. Não <risos> <risos> <Okay. multiplayer. risos> mas automaticamente. Onde Mas... Só mais dois ou três indícios do tribunal. Não, <risos> não, assim, assim. não é isso, mas, eu, mas por exemplo, eu tinha um primo <risos> meu, que adora... Que por acaso até é muito bom, mas que gosta muito de ginástica artística. Acrobata, artística sim, de fazer... Não é, é artística, é ginástica artística, está, está certo. Que é aquelas, que é, que é tipo... Ele é tipo cheerleader, estás a ver? O uh -huh. que é que foi? <risos> isso é ginástica. É. Não, não, não, não, é ginástica. É ginástica é, artística. Mas é, não sei, quando faz rico, ginástica e, a e, e, e, e ele sofre, e o miúdo sofre de preconceito por gostar de uma coisa que as pessoas um, não é de futebol. Identifiquem com, um com o seu mas eu vou jogar futebol. Eles têm conhecimento. Exercem um estereótipo negativo exato, sobre isso. exato. E, e, e ao estereótipo a, a pergunta, orientação sexual. E eu somente porque eu lembro-me quando andava a estudar, que havia um rapaz na minha turma aqui em Gondomar, andava, tinha um pai no oitavo ano, que ele gostava muito de, de poesia, e eu, e, e eu lembro-me na altura que o rapaz tinha, pá, sofria de preconceito por gostar de poesia. Tipo, era mesmo assim não vou com o sofria de preconceito por gostar de poesia. De, numa, no meio de uma turma de rapazes e raparigas aqui de Gondomar, sofria. A minha pergunta vem de tu és de Ou seja, é, de, é da periferia? Não sei se estudaste em Custóias? Não, estudei no Porto, mas... Mas também o uma merda com o Mar, foda-se. É. Um, mas é periferia, é, Não sei se sofreste isso alguma vez na tua pele. Tu gostas de poesia e... Ou seja, agora, nem por isso, mas não eras mais novo. Eu acho que não sofria porque eu escondia. Ixi, tu sofrestes. Mas sentias a necessidade de Porque disso. sentia a necessidade de esconder... Ou seja, sabes a tipo cebola, a tipo camada, não é? Eu não dizia a toda a ah, oh, gente. Eu é. não dizia, eu não dizia é. tipo às ah. pessoas que gostava de poesia ou que escrevia. Eu dizia a algumas pessoas, não por conceito de ti próprio. Eu, exatamente, porque já sabes que a priori se fosses dizer Ah, é muito sensível, ou não sei o que, não sei o que mais, não é? Porque infelizmente, em qualquer arte, eu acho, ainda há muito esta coisa do, do gender roles, não é? Se faz ginástica artística tem que ser uma rapariga, Se faz, balé, percebes, se faz, que se faz balé, tem que ser, uma, rap, tem que ser um, uma mulher, ou se escreve poesia tem que ser uma mulher, mas... Portanto, há esta coisa ainda... Uma pessoa tão... mais feminina, neste caso. Matei, exatamente, e também sabes que ser homem e... Estar em contacto, não estou a dizer que na poesia seja assim, mas um homem eu acho que é tipo um ternón do caralho, percebes? Tipo assim, aquela coisa que fica assim mesmo alto, duro, é quando tens um homem tipo assim desconstruído, estás a perceber? Que não, tem, que não é aquele machão, estás a perceber? Uhum. E que está. que é um. Percebes que tem um lado feminino, como tem um lado masculino, mas, mas repara. Mas porquê é que sabe ou dividir? Que não, ou, não tem que se dividir. Ou que não tenha problemas em dizer que gosta de poesia. Em dizer que gosta de poesia, tem que, ou o que faz valé. Ou que faz valé. Ou, por pois. exemplo, este caso muito simples. Eu tenho uma amiga minha com o namorado dela gosta de usar, por exemplo, e uh, vai com mochila rosa para dar aulas. Por exemplo. Ou seja, é... eu, por exemplo, eu não sei se aqui em Portugal eu ia para qualquer sítio com uma mochila rosa. É, eu vou com um chapéu. Percebes? É, da pessoa começar alguma coisa. É, mas, não sei, é uma cena assim Mas estranha. há aí todo um ponto de partida diferente. Porque a maneira como tu te apresentas, os teus maneirismos, são diferentes do Pedro. O mesmo item pode ter para vocês representações completamente diferentes. Sim. No tô... sentido que é aquilo que tu esperas da sociedade. Eu estou a perceber, a eu estou a perceber. Mas, mas eu estou a perceber. Que Por isso, isso tinhas os Gunas em 2006, que andavam todos com as aquelas t-shirts rosa por exemplo, eu nunca andei, porque ah. se eu andasse com uma eu era larila, estás yeah. a perceber? Mas se fosse um guna, aquelas calças de tectónico vermelhas, tectónico vermelhas e azuis, assim, uma rosto Se fosse tu, era diferente. Se fosse eu era diferente, portanto, eu sei que eu próprio tinha esses preconceitos dentro de mim, mas tinha... Preciso... Estás bem? <risos> <risos> não tinha Eu tinha as preconceitos, eu tinha... Eu que parecia que a minha rir, porque as antenas... Eu aqui abrir-me e, tipo... <risos> Você é uma boa pessoa, o Pedro. que ela era genial, agora estás aqui a rir-te. E o que acontece é que, é que, ou seja, eu por precisamente ver como os outros sofriam bullying, eu acabei também por, a minha maneira de me proteger foi não reproduzir comportamentos é que, de... Exatamente, isso, é. É que isso agora é errado, não é? Não, mas na altura, quando tens 15 anos, é a lei do mais mas, forte. Eu, eu vou dizer é? uma coisa, é errado é errado tu esconderes, ou seja, é errado no mundo ideal, é errado tu esconderes aquilo que tu gostas às outras pessoas, ou seja, eu vou esconder isto porque sei que posso, pode haver repercussões que eu não vou gostar. Agora, hoje em dia, eu com 28 anos, escondo coisas para as pessoas não saberem porque claro. sei que pode haver uma repercussão a seguir, estás a ver que eu posso não gostar. E estou com 28 anos, homem feito. Eu não tenho nada a ninguém, só os meus pais. E, e agora, eu imagino, eu imagino que tu, ou, qualquer, ou, ou eu com 14, 15 anos, a dizer, não, agora eu faço o que quiser, estou-me a cagar para... Não, claro, tu vais esconder seja, isso eu não... no máximo que puderes para te proteger. E eu vou voltar atrás, e ou seja, eu não acho que é errado tu fazeres isso, eu acho que é um direito teu. Se é isso que tens que fazer, hum. para que não te, te dêem cachaços no meio da escola, não te, percebes, é isso que tens que fazer, faz o que tens que fazer, desde que é isso que tu queres fazer. Errado é o que te fazem, percebes, quando fazes um coming out, ou... Quando, quando és aquilo que és, não é? Sim, mas eu concordo contigo, mas eu vejo hoje em dia que é uma coisa que eu não tipo, curto ver. São pessoas que, por exemplo, fazem coming out, estás a ver? E todos os comentários dizem: é, ah, toda a gente devia ser assim, toda a gente devia ser assim. Quando? Toda a gente devia ser assim, ok. Vai -te falar com toda a gente que devia ser assim e pergunta as questões: onde é que essa pessoa mora? Quem é que sozinhos dessa pessoa? Claro. A família dessa pessoa? E depois tu, tu, se calhar, não és assim porque não podes ser. É, é, tu não seres assim é a melhor maneira. É, ou seja, tu vives melhor assim. Sim, é, ele é... sobrevive, mas a ideia é criar um contexto eu sociocultural sei, eu sei, em que eu sei, toda mas, a gente possa tu... ser assim claro, e, portanto, toda a gente claro. deva ser assim, porque tem sim, essa oportunidade. Claro que sim, Exato. mas enquanto não existe essa... isso não existe, tu também, também, também, também tens que proteger as pessoas que não podem ser assim. Claro, mas imagina ao dizer eu que faz podes... todo o sentido. Estás a fazer todo o sentido, mas tu também podes encorajar as pessoas a ser assim através de um discurso desse. Deves, no sentido em que se alguém te impõe a ti um dever, isto não... Vamos outra vez, tipo, ao nível mais abstrato. Se, se qualquer entidade, indivíduo, coletivo, governo, te impõe alguma coisa, pode estar a ameaçar, pode estar a fazer uma série de coisas, mas pode dizer: Eu estou contigo. Eu, que tenho o meu peso na sociedade, se for um, um representante político, é o que mais tem. Faz uma declaração: Eu estou contigo. Portanto, se eu dissesse, eu for uma pessoa com, com influência na esfera, na esfera pública e disser alguém, toda a gente devia ser assim, posso estar a encorajar? Sim, não, eu percebo, eu percebo, eu percebo, eu não estou a dizer claro que sim, que eu percebo, eu estou a dizer é que eu tenho que olhar, para, nós temos que olhar para cada caso, o caso do Pedro é um caso específico, o caso do claro. Henrique é outro caso. outro caso, o caso da Maria é outro caso. Lembras-te? Lembra e não. eu acho que nós, eu acho que nós, metermos tudo de igual para igual, uhum. Não é fixe, não é justo. É por isso que temos que ser interseccionais. Pronto, <risos> eu queria atrasar esta conversa. Não, mas é, é preciso, mas ou seja, é preciso ver de... os, as várias... Ou seja, de onde vem a pessoa. E, e a pessoa é que sabe se quer fazer. Depois também há este conceito que ouve-se muito, que é coming out porquê? Porquê é que é um coming out? Porquê é que uma pessoa tem que dizer coming out? Percebes? E, uh... e oh, bá, a tradução é sair do armário, não é? Se, ou porquê é que a pessoa sai do armário. Se, se calhar a pessoa nunca esteve ou... Não sei, há casos, eu não sei, eu fico sempre, as pessoas às vezes ficam muito impressionadas, por exemplo, e é, acho que todos nós conhecemos um caso assim, que diz: oh meu Deus, o, o pai do meu amigo, o pai da minha amiga, que estavam casados Estão há 30 assim. anos, agora virou, virou, virou gay, não é? E tu dizes assim, não, ele não virou, ele sempre foi, não é? Agora, se calhar, só agora é que teve as condições para fazê-lo, só agora é que sentiu a vontade para fazê-lo, só agora não é que foi, quis fazê-lo. Não sempre foi necessariamente. Claro, o sexo não uma uma coisa. Sim, mas pode ter feito. Por é um respeito. Não é mas, mas para, não uma coisa, não é uma coisa estática. Há expectativas, claro. há expectativas, primárias colocadas na sociedade, não é? Claro. O acasalamento ou o sexo é uma delas, porque é uma necessidade que todos acabamos por ter. Uh, a questão do sexo. Sim, há quem não tenha e são e é o a e é o da sigo, É o, é, é, é, é, é, é as pessoas, pessoas sejam assexuais. Portanto, tens razão, cá estou Obrigado por me corrigir. Não, porque nós temos duas pessoas sexuais a ver no nosso podcast. Okay. Já me disseram isso. Não são sexuadas, são assexuais. É. E felizes para caralho, meu. Bye bye. pessoas mais que eu conheço. <risos> Concordo que existe esse potencial. Uh, mas dizia, cá é essa necessidade primária. E, o, e, a, e a, a forma, as pessoas que tu delimitas com quem vais fazer sexo são importantes para a sociedade à tua volta. Obviamente que hoje em dia ainda se coloca um peso muito grande e se faz uma, uma, uma metáfora com um armário. Que não é de todo positiva, porque a tua identidade deve, deve poder estar sempre exposta, mas nós ainda não chegamos lá enquanto sociedade. Sim, mas sair do armário pode ser para tudo, -se a ver? Não, não tem que ser necessariamente para a tua. Obviamente, nós dizemos isso para a orientação sexual. Existe, tem, um... claro um tem um peso. Claro é. que sim, mas pode ser para tudo, estás a ver? Emoções que tu tens entre ti, que andas acho, tipo, puxá-las para baixo, estás a ver até que tu és um papo no yeah. pescoço, foste ao médico, ele disse: Não, ah, tens que mudar de vida e tu mudaste de vida. Percebes? Mas por exemplo, estava a ouvir a falar, não sei se vocês já viram os novos posts, a nova campanha da Fox. Não. Pronto, que não sei, se quiseres ir ver, podes ir ver aí. É tipo, são uns banners que as têm nas praias de autocarros, que, que está a explicar às pessoas o que é que lésbica quer dizer. O que é que quer dizer, o que é que trans quer dizer, estás a ver? E acho é é isso importante, é, é giro, quero, mas esquecem-se de uma parte importante. Tipo, a atração sexual. Nunca metem lá atração sexual, metem-se sempre tipo, relação amorosa romântica. Namorosa, romântica. Porquê que não me tem nada a tipo, pinar, mano? Tipo, imagina, relação sexual. Bro, tu, tu, és, tu tens uma relação, tu tens uma atração sexual para aquela pessoa, não é só romântica. Bro. Imagina, a romântica tem que eu, as eu também vi isso, Pedro, não sei se viste isso. Se queres, se tens alguma coisa a dizer sobre isso? Sobre o que o Castro está a dizer? Sim. Não sei se sobre sim. os cartazes e a campanha. Eu, eu não vi, que... eu não vi ainda. Eu não vi. Uh, mas, Paulo, então, apanha aí-me que estás a ler este manual. Sim, não, e se quiseres, mostras ao Pedro. Uh, mas, eu, eu, eu, eu fiz uma, pá, eu não faço ideia, foi a minha interpretação alternativa. Uma coisa é essa. Posso, concordo posso ler um? O primeiro que me apareceu é trans, pessoa cuja identidade e ou, ou expressão de género não corresponde ao género que lhe foi atribuído à nascença. Os termos transexual ou transgénero, embora válidos, caíram em desuso. É também frequente usar-se trans para abarcar outras identidades de género diverso. Me concordo. E Pronto. depois. Aprender faz Mas, mas aqui não, não, não, não menciona a orientação sexual, que é o que o Castro está a dizer. Mas, mas também percebo que a, a visibilidade pública daquilo é diferente. Aquilo obviamente tem várias componentes. Uma das é uma manobra de marketing. Capitalismo, que é uma empresa. Pinkwashing. Exatamente, mas não pincos. deixa de ser uma coisa positiva. Mas, mas eu acho que o esforço é muito válido e positivo. Podes te ser críticas, <risos> mas acho que é muito válido e positivo. E aquilo está no meio que são outras gerações que aprender com aquilo, outras, outras, ser já outro, outros mais. acho que ninguém vai aprender, mas pode aprender. Claro que imensa gente aprende com aquilo, imensa gente, papa. Vamos pôr usar esta expressão, imensa gente, papa de cebolada. O que vem na televisão não é que ele passa, passa na Fox. Eu, não vi, eu vi e aquilo em Parais de Autocalls. Muita gente está subulada àquilo que vai aparecendo. Muita gente reage antagonicamente, por exemplo. Muita gente olha para aquilo, absorve. Olha, ok. Se calhar... Não é se calhar de certeza que faz muita gente refletir. Porque olham para aquilo... espera uh, deixa eu ler. Ah, olha. Porque a linguagem é muito neutra. Quando tem lá uma palavra... Uh, sexual? Sexual. Algo com... Algo, dentro desse léxico léxico carnal vamos pôr, há pessoas que vão rejeitar imediatamente e não precisam de ser uh, de uma geração muito mais velha do que nós há várias pessoas isso, mas eu, eu acho que também é importante tu dizeres uma pessoa uma pessoa que se sente atra... uma pessoa sente uma atração romântica porque ok é importante mas também sente tesão e que partir daquela pessoa e diz, isso também é importante dizeres, é concordo. verdade não, não, não, isso não, não, também eu, é importante tu dizeres, eu, eu sou eu sou heterossexual porque olho para para mulheres não, eu concordo. E se ficar atrevido, eu ficar eu, eu quero eu tirar que, alguma coisa eu de eu uma acho mulher. Que motivo, não é só uma coisa romântica. O motivo pelo qual fizeram isso foi este, não estou a dizer, que é a explicação. Que eu não, não tenho não participei na, em nada disso, não tenho informação. Mas percebes aquilo que... Percebo, percebo. E achas que, achas que faz sentido comunicar assim para o público? É assim sim, eu não sei se eles estão até ter lucro com isso, não é? Uh, estão a ser falados? Ou se estão a ser falados, ou seja, eu não sei até que ponto. E eu... Pronto, em termos de campanha de consciencialização, está ok. Não tenho assim muito, muito a acrescentar. Eu simplesmente, eu por acaso até achei curioso o a, a dizer que eles aqui já não usam o transgênero e o transexual, porque era uma coisa que eu ouvi há uns anos atrás e agora já usam o trans, não é? E eu quando cheguei um, aos Estados Unidos e dizia que era gay, as pessoas ficavam assim, ok, és gay, mas tipo, mas toda a gente dizia que era queer, não é? Uhum. Que é tipo o que chamava antigamente, não é? o bicha, não é? Mas a cena do queer é um E depois é uma percebi que diferente. havia departamentos, estudos queer e não sei quê, e eu ficava assim: Uau, isto é incrível. Ou seja, não é estudos gays e lésbicos, mas é o queer. E eu agora, por exemplo, quando tiver que me apresentar, apresento-me já como queer. Como assim? Uhum. Por exemplo, sou I'm, I'm queer. Não tens que dizer se és a queer man, queer woman, I'm queer. Mas, estou a, mas, como tu disseste a apresentar como assim, tu, quando tu dizes a uma pessoa a tua era, tu. Não, Sim, é. tu, ou, ou, quando tu, ou quando surge a conversa, ou dizer, por exemplo, sou o Pedro, tenho, 24, tenho, ai, tenho, 24, tenho, quatro, tenho dois 32 a anos, I'm que queer. Tens. Há quem ponha também, e eu, o queer, porque a mim dá mais continuidade e, espe e uh, espectro. já não te está hum. a pôr numa caixa, digamos assim, não é? Não me está a pôr numa caixa do género gay. E, e também porque, desde que eu fui para os Estados Unidos, eu acho que a minha sexualidade mudou. Hum. Não está tão... ou seja, Portanto, não está peraí, tão fechada. Peraí, então... Eu conheci como um uh, homem cis, uhum. que tinha ligação romântica a outros homens... Não sei se... Sim, ligação romântica e sexual com outros homens. Com outros homens. É isso que ia estar no cartaz. E, entretanto, isso alterou-se. Sim. É o que estás a dizer. Exatamente. Okay. Mas alterou-se, não sei se queres contar, alterou-se como? Em que sentido? Alterou-se com as experiências e a estar em contacto com as pessoas de lá e, não sei, não foi uma coisa, eu acho que só foi uma vez que eu estava assim a pensar e eu pensei assim, será que eu me sinto atraído uh, por, por mulheres cis, ou seja, se me aparecesse por exemplo, uh, não sei, ou seja, pus-me pus -me a pensar e disse, eu acho que a minha, que a minha uh, sexualidade está muito mais flexível do que ao que estava. Mas achas que é por uma questão social onde estás inserido agora nos Estados Unidos? Ou porque simplesmente... Se... Não, acho que foi uma coisa que acabou por, por crescer e, por, e acabei por aprender, não aprender, aprender não, mas descobrir. Uh, e depois também das pessoas que dizem, não, eu sou gay mesmo, não é? Mas o que as estou a dizer é que eu não ponho de parte uhum. que possa ter um envolvimento, percebes? Seja emocional, romântico ou, ou sexual, Como com uma mulher, mulher seja cisgênero com ou trans. alguém que não seja um homem. Com alguém que não Nossa, seja um homem. não num binário, cuidado. Sim, pode não ser. Não queres ser cancelado. <risos> Sim, uh, exatamente. <risos> neste, neste podcast, há mais alguém a dizer a palavra cancelado, acabou o podcast. <risos> mas não, eu essa palavra. Não, mas um isto murti, é por causa de uma piada Há um com com essa palavra. É. Cancelado é, é Gen Z. Ah oh, pá, é. foda-se, puta que parou. Cancelado, ah, cancelado. Olha, fala em cancelado. O vinho era cancelado. Não é isso, não mas isto é interessante, esta conversa. É muito interessante. Porque... Hum, Deixa-me parar recorda até essa ideia, certo? Façam um like, subscrevam, adicionam os favoritos no Spotify. Queres vir? não queres? Continua. Um, não é isso, porque... Por exemplo, tu então estás... Eu tenho uma... uma a minha, na minha definição do que é que é sexualidade é uma pessoa é que... Não é isto. Estás a ver? É, é, é tipo... Imagina... Eu hoje posso estar com a minha namorada ou com alguém, estás a ver? E quero isto. E amanhã quero outra coisa completamente diferente. O que eu estou a dizer? Vai de momentos. Eu hoje se calhar quero ser submisso, amanhã quero ser mais passivo. Mas, tá, precisa... Não, se tu és, submisso, se és... Eu, se quero ser mais, tecnicamente... Quero ser submisso ao contrário. Dominante. Do, Dominante, estás dominando. a ver? E se calhar no dia a seguir quero, quero isto e, e depois quero um dedo no cu. E depois hum. quero isto, e depois já não quero isto, e depois já quero isto, estás a ver? Por isso, eu próprio dentro da minha relação e das minhas relações, eu não sou estável. Lá está, por isso é aquela questão que eu estava a falar do espectro, não é? Uma coisa flexível, é uma coisa que tu vais. E quando eu estou estável, eu estou total depressivo. Tipo, eu estou. Desculpa, Rime, não se deve fazer sem em circunstância. Não, não, não. Mas eu não sei eu acho que a questão é que tu não estás a. Estás totalmente depressivo. Quando eu estou mais embaixo, quando eu estou triste, quando o manino chunga estás a. Mas é depressivo. Quando eu estou mal, quando eu estou no. quando estou mal, ah, agora, si, agora pronto, vou usar o pronto, pronto tá Como um neurodivergente, oh. não sei se aceita esse Pro termoso vieno do termo quando eu tá, de si. Quando há uma semana okay. que eu estou pior ou aconteceu alguma coisa e ando em baixo, eu sou uma pessoa sexualmente muito mais tipo... Estável, estava no sentido em que é sempre... Arroz. Estás Mesmo a ver, Quando eu estou feliz, quando eu estou excitado, quando eu vou ver uns copos, quando eu estou... Sabe-se o que, é que pode acontecer? Estás a ver? Sabes o que eu estou a dizer? Com a mesma pessoa, no mesmo lugar Sabes-se o que, é que pode acontecer? Eu posso pedir isto, posso pedir aquilo Por isso é que eu estou a dizer mas oh, acabar é um... num swing? Não, acho que não, eu não acho nunca abrir isso ser um, um swing? Um stripo? Ah, estes que ela já não tem, primo Ah, é, pago, <risos> pago por um é, apelido de douro Estás a ver? Estou a brincar, para cá stripo nunca tenho, tenho as minhas precauções ainda Mas é daquelas coisas eu, quando, eu há três anos atrás Era completamente contra Coisas da minha cavidade Estás a ver? Uhum. E... Co... No, no, no, no... Mas porquê que eras contra? Por causa de pequenas homofobias, estou sincero. Exatamente. Não tenho cá merda merdas a dizer, porque, subro... porque é aquela merda que eu sempre pensei. Que às vezes, eu às vezes, eu não sou poeta, mas às vezes bebo um chá e fico assim com ideias. <risos> bebo um chá. Bebo um Adoro. Lipton. <risos> que é? Que é? Se o broche, tipo, quando insultas alguém, tipo, ah, vai apanhar no cu, estás a ver? o levar no cu é uma coisa gay. Teor... Uh, Sei, no, no, no, no, no, no termo insultuoso. Se o broche tivesse para levar no cu, estás a ver, como insulto insulto, eu se calhar nunca tinha recebido um broche na vida. Posso me é. entender? E o broche é fantástico, adoro, um biquinho antes de dormir é... <risos> estás a ver? Estás <risos> o que estou a ver? Ou seja, é tudo uma questão insultuosa que eu uh, tenho essa homofobia. Já Ou seja, associar aqui. certas práticas sexuais a certos grupos, uh, a certos, a certos grupos e, de pessoas, e não, não, o não é? Facto, o facto disso ser insultuoso está radicado na homofobia. Não é? E na. Sim, na homofobia. É, vai levar no cu, só é um insulto porque é associado. Assim como também dentro da própria comunidade homossexual hum. há também. Uh... Estão a faltar o termo agora, mas há também comportamentos, não é? Há esta coisa, por exemplo, eu já tive pessoas a dizer do género: Ah, eu sou gay, mas não sou bicha, não é? Certo, certo, certo. Conheço Exatamente. alguns assim Muita gente diz isso, não é? Uh... Sou eu que estou a sonhar, ou. Foi aqui que esteve o Peter Castro e houve um momento que eu acho que vi no Instagram, não é? Portanto, ou seja, tu te falas... foi com o teu Com a Mena, não é? Tia Muná, sim. Tia Muná, pronto. tens que falar com o Tia Pronto, então o que aconteceu? Eu vi esse momento e fiquei assim, ou seja, percebi tudo o que o Peter estava a dizer, não é? Ou seja, tu queres explorar, não é? Ou seja, podes explorar de várias maneiras, género, sexualidade e tal. Uh, mas dentro da própria, até da própria comunidade, tens esta coisa em que é, ou seja, eu sou gay, mas como eu uh, insiro-me num conjunto de normas uh, em que, não é? Ou seja, de normas sociais em que sou masculino, Com eu não sou, não sou bicha e o ser bicha é associado, não é? Exato. Lembras que um um conjunto? estávamos Sim. lá fora e eu disse que havia um complexo co sobre o qual queria falar contigo, que eu não tinha propriamente o um nome para ele. Tu tens mas aí também muitos gays homofóbicos, meu caralho, que eu conheço pelo menos 3 ou 4. Super. Mas, mais, mas do nível da homofobia. A homofobia atravessa isso. tudo, não é? Não é só. A homofobia não, não significa que só os heterossexuais é que têm que ser homofóbicos. Claro. Há gays que são homofóbicos. Ou têm homofobia internalizada. Ou machismo internalizado. Ou machismo Ou práticas interna... da masculinidade tóxica. Aquela, aquela, aquele complexo que eu estava a dizer, uma coisa que vejo muito, que é um mecanismo que eu interpreto como de sobrecompensação Exatamente. de homens gay que procuram ser um macho alfa. Exatamente. Ou seja, não são macho alfa no sentido em que vão uh, tomar conta de todas as mulheres mas que vão minar para serem os dominantes, oh, que é isso que uma espalha faz pela intimidação, seja ela qual for. Mas, é que, aqui, mas é que também aqui é há uma... Mas se identificas isso, é porque eu... Não, não, eu como gay, ou seja, como, como gay, como gay, queer, ou seja, eu identifico perfeitamente, ou seja, dá perfeitamente para ver isso, não é? Hum. Ou até pessoas a dizer, ah, eu não, sou, eu não sou passivo, eu sou top, não é? Ou eu não, sou mas, ativo. Mas mesmo, mesmo como que assumam isso... tudo da sua, daquilo que é a sua orientação sexual, a sua identidade de género como homem, é preservar um, é, ou é procurar um estatuto de alfa. Sim, mas um, um estatuto também de aceitação, porque a pessoa acha. O que alfa é o mais aceito, certo? E claro que a pessoa que é um acha ser... que ao ser bastante macho, percebes? E não ser bicha, ou o que a pessoa entende por ser bicha, não é? Uh, mas ao, sobretudo ao ser macho, que vai estar incluído uhum. e que não vai ser gozado e que vai ser respeitado, não é? Certo. Pelo, pelas pessoas que têm à sua volta. E eu acho que é isso, não é? Não, eu concordo é, que, eu é que, eu que é uma isso, forma né? de proteger-se. Pode, ser. Não, pode ser. Pode ser um mecanismo de defesa, como pode também ser uh, a própria pessoa que, pronto, pá. Tenho pode, que ir a fazer psicoterapia. Essa... Pois, mas a pessoa mas pode, ser pode ser assim mas a, cara, cara, e... a, tua, a tua identidade pode ser hipermasculina, uh, mas não ser necessariamente tóxica, danosa. Olha o Dietlief. Por exemplo, o Dietlief é um alemão em casa de quem nós ficámos, uhum. uh, que era casado com um filipino, e, claramente, eu dito Leaf para, para um para meu, pessoa. no meu, passava sim. que ia morrer com o Nubia pela primeira vez. Não, eu vou para casa destubro. O Dito era <risos> hiper masculino, mas nada, na masculinidade dele era tóxico, a maneira como se apresentava, como falava, determinados traços que tens de género. Mas aquilo a que eu me estava a referir. Aos aqueles teddy bears, que tiveram presos 30 anos, <risos> um sim. careca, assistia tatuagens, <risos> pronto, é tipo isso. Mas muito boa pessoa, muito fofa. Sim, super fofo. Porque um homem pode ser super fofo. Era um Care Bear, então, era, um era aqueles Bear. ursinhos coisas. por exemplo, coisas, ele, ele tinha uma mulher e a mulher morreu. Pois a sério? É? Eu até pensava que era tipo a, a ir mal, caralho, e ele é que diz que a mulher morreu com cancro de pulmões. Por isso oh, que quando wow. eu fumei um cigarro e ele ficou, disse que não Para fumar lá em baixo, lembras disso? Sim. Porque eu fumei um cigarro e estava tipo a parada de Smoke. E ele disse... Mai, é mais mais? <risos> Uau. Mas... mas... Este é, é o caso particular. Aquilo que eu, me fala, que eu falava é, do, é de, uma, de uma integração daquilo que ser masculino pelo normativo é tóxico. Nomeadamente estás num grupo social e dentro da hierarquia do macho Sim. estás no topo, dominas os outros, outros fazem o que tu queres, tu mandas, tu és o mais inteligente. Tu Sim. Se quisesses, estavas com as mulheres todas, mas não queres. Uhum. Percebes? Essa cena. E tu, mas tu, é, é só, só queria perceber se tu identificas isso ou não. Claro que identifico. Agora, Okay. Sim. É porque eu, eu acho, pá, tipo, não, não podes impor nenhum julgamento sobre as pessoas, mas eu acho que isso é uh, Pai, isso um tem mecanismo um... de sobrecorreção. Tem várias, de... tem várias leituras aí, pode ser a pessoa que por si só já é assim, pode ser o que não é a estratégia de sobrevivência no, na, no meio onde está inserido, pode ser, pode ser tanta coisa, não é? a mas... estratégia de sobrevivência é válida? Ou seja, <risos> isso... eu acho que não é. Ok, qualquer qualquer não, mas dentro daquilo que é não, legal... Bro, e... é dentro de... Desde que tu não, não prejudiques terceiros com a tua forma de ser, uhum. é legal, ok, eu estou a fazer isto, eu sou assim, ou seja, eu não me quero rir, estou no trabalho, não me quero rir, estou como o Pedro, estou de fones da noite, logo só para não falar com pessoas. É, uma, de certa forma, uma estratégia de sobrevivência naquele momento, não está a prejudicar ninguém. Agora, se o Pedro estiver a armar confusão, a meter-se com toda a gente, a deixar as outras pessoas deliberadamente desconfortáveis, Aí é sim, uhum. já acho que é o limite, é isso, é deixar pessoas que estão à tua volta desconfortáveis com a tua sim. presença, acho que é só o limite. Sim. E depois matar e pronto, mas acho que o limite pronto, é mesmo desconfortável. Tenho que pensar um pouco melhor sobre isso, assim, vindo assim, pois, pois, pois, não se sei enxofre. muito bem. Porque isso de deixar as pessoas desconfortáveis ah. é muito... Não é nada, bro, não. Tu, tu... É subjetivo, há é é Mano, tu é sabes tudo. perfeitamente às vezes quando estás mal alguém desconfortável e contigo hoje. Tá bem, imagina, há, pessoa, há homens que... Que, por exemplo, em muitos sítios um gay pelas formas de ser incomodava pessoas, isso é ok, não é, é o mesmo argumento, não é esse desconforto que é eu estou a dizer. Mas, mas disto disto disto é o mesmo argumento disto. que não okay. podes dizer àquelas pessoas que ah, vocês estão corretas na vossa maneira de ser. Não, estou a falar, não, desconforto, a forma, não é, não, eu estou a falar alguém que fala contigo e que a forma como está a falar contigo está a aquela pessoa desconfortável e, e não é a maneira de falar, é, é como está a falar, o que é que está a dizer, isso aí okay. é que acho que é um pode ser. Pode ser interpretado como um limite. Mas isso não é era bem o que tu estavas a dizer. Desculpa interromper uma conversa. Ah, se te... ah, estás com, com a camisola do Benfica no meio de... Estás com a camisola do Benfica no Porto, não estás a incomodar ninguém. Se alguém ficar desconfortável, comete arrolhas, filho. Foda-se, não estás a gajo com a camisola do Benfica no meio do Porto. O que é que mas tem? é isso, mas, é, mas o argumento a mas dizer, se não tu estavas a deixar de Mas se tu pegares na camisola do Benfica e esfregares na cara de uma pessoa, estás a ver? Aí é que a pessoa é, já estás a interferir com a pessoa diretamente. É isso, mas. Este trepa muito. Mano, tipo, acho que, é só o que eu tenho a dizer tu não podes estar, tu não podes falar tipo, tu não podes é tu, tu, não podes, tu, tu, tu sabes, seja como for, tu estás a falar com alguém tu sabes perfeitamente conectado é que estás a achar a pessoa desconfortável certo, mas nem, não é isso que eu estou a discutir nem sempre isso faz, contigo. às vezes isso não se sobrepõe oh. repara se tu estiveres na rua e vis uma marcha do KKK e os, cima, é legal, e os deixares, bro. e os deixares... Pronto, ok. Não é legal? Depende. Depende. Se eles naquele depend, momento... Depende, depend, depend, depend, depend, depend, Mas, depend, mas, é. mas imagina, sentido. repara, deixares as pessoas desconfortáveis... Bro, se eu estiver na rua e vir uma, uma manifestação, estás a ver... Uh, por exemplo, uh, morte aos blacks, estás a ver, isso é Isso é crime. Sim, Sim porque é sempre... a tua função naquele momento é deixar aquelas pessoas desconfortáveis, não é deixá-las confortáveis. Está, mas está bem, estamos a falar de coisas extremas. Não, não, não, não, não, não mas, é, mas é no extremo, no, é no absurdo que tu percebes qual, que regra é, é essa, afinal. Eu, eu queria perguntar relativamente a isto, ao Pedro, visto que és expat, isto é uma mentalidade... Expet? Ai, expat, eu, eu pensava que dizer expert. <risos> expert o quê? É. É. Isso não é, não é uma mentalidade tuquinha, tipo, aquela... Todos nós escrevemos aquela composição uh, e é o que o Castro chama de ser... Como é que disseste, não é? é mansinho, não é? Foi mansinho que disse. é broche, meu. Uh, mas o broche é a a uma coisa boa. Não de é broche, sim. No genérico isso é normal. Mas a maneira como isso é aplicado na cultura portuguesa é não incomodar ninguém. A Camila falava disso, não é? É tipo, as coisas vão andando mais ou menos como estão. Nunca, o protesto não é grande, mas o, PS, -se o, governa, Unidos. O, o PS governa, <risos> o mas é um contexto uma absolutamente diferente. São, uma, tens razão, é um conte, conta a mim, mas é um contexto absolutamente diferente. Só o, que esta cena, não. nós somos mansinhos mesmo, um o português, mas, Eu acho que o português não é efebrescente, não é ou seja, o português não, por norma, ou seja, eu não vou reivindicar os meus direitos, ou seja, eu não vou reivindicar direitos de ninguém enquanto, não for, enquanto o direito não for meu. Ai, Ou seja, o que eu quero sei, dizer é, sei. quando me acho tocar que é na é pele, mas pronto, mas o que eu quero dizer é, quando me tocar na pele, e isto também é um pouco geracional. Eu não estou a falar de millennials e atualmente uh, esta Genesia, mas estou a falar de que eu acho muito que o português em geral, contenta-se sempre com pouco. Ah, isso sim. Percebes? E em geral também é, ou seja, eu tenho muitos amigos, uh, e por exemplo, na altura, uh, eu lembro de participar no Geração Arrasca e não sei o quê, e eu na altura lembro de que basicamente estar a pedir, a implorar, que fossem comigo para a rua para reivindicar, porque os meus amigos simplesmente não queriam, ou não lhes apetecia, ou ah, para que é que eu vou voltar? É sempre a mesma coisa, mas é uma merda. Pera, eles compreendiam, pera... mas não Compreendiam, mas não queriam. Particular da Geração Arrasca. Compreendiam, eles mas não queriam. Compreendiam, mas não queriam. Uma estar. consciência política que os orientasse, para entender que aquelas medidas eram prejudiciais enquanto classe, eu concordo sim. contigo mas há um ponto de vista sim. alternativo sim, mas também depois há aquele ponto de vista que é para que é que eu vou estar a sair do sofá ou para que é que eu vou estar a ir para a rua quando isto nunca vai mudar e vai ser sempre a mesma coisa e esse era o argumento que eu era e é o argumento que eu muitas vezes ouço ainda, não é? Ou seja, eu não vou lutar para que é que eu vou para lá, tipo, se eles vão, fazem e já está não é? os outros vão fazer por mim, não é? a geração arrasca foi foi, foi um diferente foi, foi muito diferente. grande não existe de facto essa cultura de protesto massivo em Portugal e ela faz existe mais protesto em Portugal o que se passa nos Estados Unidos sobre o que é que se passa em Portugal claro sim o protesto na rede social, ah, bro, não é não não protesto, protesto protesto quando morreu quando ah o George quando Floyd, morreu, George é... Floyd foi para o Portugal e quando morreu aquele bacano aquele, aquele, aquele, aquele ator em Lisboa com aquele, aquele, aquele velho de merda dê-lhe dois tiros na cabeça ou no ah, peito é, é, é. não sei, que não sei se era ator, era assim era ator, era ator, era, era, ah, o, era o Bruno Kandé, não é? o, Kandé, o Kandé, é. ah ok estás okay. a ver? e ficámos muito mais não, de... não, não, não, mas isso foi, foi relativamente <risos> perto, ou pelo menos a mediatização disso, Mano, não foi... é, sempre que acontece alguma coisa em Portugal, nós tá temos certo, a mas repara, pronto, aconteceu aqui, acontece uma okay, coisa é, nos Estados Unidos que é verdade, sim mas, tá mas também, estamos é, sempre muito nos Estados Unidos, Estados Unidos é potência mediática americana mas são duas coisas ou seja, tu agora tens discussões e tens esta semana uma polémica bem, eu não, tá não sou quando precisamos de falar temos esta de semana uma polémica era. que é uma, importa, Isso, é uma importação nem. do sentimento americano a vários níveis existe algum mérito naquelas ideias existe muito até no entanto está tudo destruído mas nós olhámos, uma nós olhámos para os Estados Unidos nós para os Estados Unidos e achamos que os problemas dos Estados Unidos são os nossos problemas exatamente e não são os nossos problemas são outros problemas e são. nós temos problemas em Portugal que os temos mas que não são os problemas dos Estados Unidos por exemplo um dos problemas em Portugal é achar que não há racismo sim é essa construção por exemplo e ou seja comparar por exemplo um impacto que teve uma racismo o, estrutural o, sim sim o Black Lives Matter na, na, na altura em que por exemplo se matou o, o George Floyd Floyd? George Floyd Floyd com o e ou seja e como por exemplo ou seja, são, são realidades sociais completamente diferentes, não é? E depois temos, por exemplo, aqui, eu tenho, por exemplo, pessoas que, que... E eu tenho pessoas da minha geração que dizem Ah, mas Portugal é um país pacífico, tipo, nós somos mais pacíficos da Europa Tipo, não há problema nenhum e, e no entanto, quer dizer, temos um... Não assumimos o nosso passado colonial Não há qualquer tipo de, de, de diálogo eu nesse acho, sentido Eu acho que tá, caminhamos, isto é o meu ponto de vista, acho que se caminha a nível, disso estamos a falar, a nível de descobrimentos, por exemplo, acho que se caminha para o meio termo... O que foi? Por causa do carro. Acho que se caminha para um meio termo, percebes? Porque neste, Eu acho que nós neste, neste aspecto, nós temos que conseguir agradar, nós como sociedade, gregos e troianos. Para ninguém ficar extremamente, cont... para, para nenhum dos lados ficar mal, percebes? Eu acho que se caminha para um... Para um... Vai, vai demorar ainda algum tempo, mas acho que a, a discussão já, veio, já foi inserida e há 20 anos ninguém discutiu sobre isto. Estás a ver? Ou seja, a discussão já entrou, na, já entrou na, no, no, no, no, no meio social e agora discute-se cada vez mais isso. Mas entrou tarde. Bro, mas entrou. E ainda bem que entrou. Se, não, se nunca entrasse é que não sabia, certo? Pode, ou seja, tarde para nós é 2022. Daqui a 100 anos vai ser só tudo cedo. Eu acho, acho que existe um problema fundamental com o facto de nós usarmos expressões, que eu também uso, não, não estou a dizer, que é entrou tarde. Deviam ter entrado mais cedo. Sim, outras realidades. Não, não, muitas ter... vezes já, já estava lá, mas ainda não. Mas ainda é a, é a entrada da forma certa. E às vezes, pronto, há um desenvolvimento, até um, um assunto importante de entrada da forma certa. Por exemplo, nós ainda não entramos na ideia de Estado Social. É uma coisa que não entrou bem na nossa cabeça. Nunca experienciámos, nunca fomos, falamos de um Estado Social que falha toda a prova. Minha opinião. Uh, não sei se o doutor concorda. Eu concordo, eu concordo. <risos> pronto. E, e, e quais que ideia, outras ideias? Até que sejam menos palpáveis, que não sejam tão instituídas, como a questão de qualquer questão de desigualdades raciais ou pelo que seja. opá, tem que entrar da forma certa. Eu acho que eu acho que a questão é essa e, e, e sou só o mesmo aquele uh, het, hetero, o Castro diz que é discutível, mas pronto, hetero, <risos> heterossexual. Uh, Homem branco cis heterossexual dizer, Europeu. Dizer, e é eu acho preciso... que toda a gente que diz essa, essa frase está tipo assim de se suicidar. Mano, não é mas, mas nome, eu estou <risos> mesmo tranquilo porque imagina. Uh, e, e, eu falo com consciência das coisas que digo. Eu estou mesmo tranquilo. Deixo de falar sem consciência, és livre de falar, é uma barbaridade toda. Só que o Pedro sou, pode te corrigir. Mas, e mas outras repara, pessoas para te corrigir. Eu estou se se, sempre. Claro que sim. Eu estou sempre... Eu estou sempre. Pronto ao diálogo, pré-disposto ao diálogo e sei que tenho uma, uma relativa bagagem, ainda que seja teórica, Sim. que me ajuda a interpretar questões, da mesma maneira como eu gosto de pessoas com backgrounds completamente diferentes, seja ele qual for, seja, seja um pastor no, do cazaquistão, gosto que ele interprete a minha realidade, acho que isso é enriquece, pronto, mas isto... O, mas o não achas passando... que é forma, eu tenho só uma coisa para, para, já vais, já, para, para, -te -te. para que tu possas... Continuas o a teu a tu, a tu raciocínio que é. Eu falo por mim, eu já eu digo, eu digo muita merda, vamos ser sinceros, sim. eu digo coisas que até não devia dizer ainda. Problemáticas. Não, não são problemáticas, <risos> mas podem ser problemáticas de vista de, de, de outro sim, lado sim, sim. E, e toda a gente que me corrige, perdem tempo a tentar corrigir-me, a tentar dar o ponto de vista dessas pessoas, o ponto de vista delas, nunca, nunca, nunca falou comigo numa de me soltar percebes o que eu estou a dizer? Ou seja... Foi olha, didático. Foi didático. Eu tenho essa experiência comigo. Sim, eu, eu, por exemplo, eu estou sempre disposto a aprender, porque nós temos muitas merdas que, que estão tipo, que por mãos a gente aprende e às vezes a gente nem sabe. Uhum. Uh, seja, por exemplo, homofobia, seja machismo, seja racismo, e eu acho que o estar disposto a ouvir, o estar disposto a dialogar e a desconstruir, tipo, o que tens aí, não é? Eu acho que isso já é um passo importante na tua formação. Agora, eu não posso esperar que tu estejas ao mesmo nível que eu noutras questões, porque tu sabes mais do que eu em algumas coisas, como eu sei mais do que tu noutras, não é? Mas eu não acho que não achas que é, tipo, uma quase uma bênção, não gosto muito desta palavra, tu teres? Te em toda a tua vida, neste caso de vida mediática, vamos pôr muitas aspas no mediatismo, estás a ver? Mas nesta vida de, tipo, de meios sociais, sempre que eu disse alguma coisa estúpida, tipo as pessoas não, não, não atacarem, mas tentarem, olha, estás a dizer isto, mas vê isto, vê isto, vê isto, vê isto, estás a ver? Por exemplo, já aconteceu aqui, já aconteceu na, na minha página de Instagram, já aconteceu aqui no podcast, por exemplo, lembras-te no lembras do episódio do maldito, que as pessoas, nunca ninguém, tipo, não foi um insulto, não foi tipo, ah, Estás a ver? Estás então, a dizer esta merda porque és um gajo privilegiado, essas merdas que se dizem. Não. Toda a gente, nas coisas que eu faço, até aqui no podcast e na minha vida em geral, tentam sempre, tipo, falam comigo e tentar educar-me e nunca tentar, tipo, dar-me um chute na cabeça, percebes? Porque eu acho que se dessem isso, eu ia ser pior. Mas há uma vez alguém te tentou educar e tu refletiste e rejeitaste, isso é, também é válido. Não é só porque alguém chega Ora, e te quer eu educar. Nunca, eu, nunca, eu, posso, eu posso imaginar, eu digo aqui, uma coi digo aqui alguma coisa que o Pedro não concorda. O Pedro Sim. pode me dizer, eu não concordo por causa disto. Pronto, e eu separe. posso, tipo, ok, tu... eu percebo, mas acho que... E tu, que tu podes... assim... e tu podes ainda assim ter um diferente da opinião do Pedro. Mesmo que ele fale de um ponto de vista em que é especialista. Imagina, o Pedro dá uma opinião sobre poesia. E neste caso não tem a ver com a experiência de vida pessoal ou o que é que seja, mas dá um ponto de vista sobre poesia. A obrigação dele é explicar-te aquilo da melhor maneira. Obrigação, entre aspas, não é? Sim. E tu podes interpretar e manter uma posição. Eu não concordo. Tu não tens o ónus de compreender, ele não tem o ónus de te fazer compreender. -te explicar. Tu tens o ónus de ouvir, ele tem o ónus de explicar. Cada um da melhor maneira possível. Eu não sei, se calhar eu tenho um bocado complexo de professor e gosto sempre de... Eu não sei, eu já tive pessoas... Eu não sou pessoa de chamar a atenção em frente aos outros, do género fazer tipo escândalo e assim, tipo, quando alguém diz alguma coisa mal ou errada, tipo, eu digo, olha, tu disseste isto eu só te gostava de dizer, tipo, que se calhar... Não é o melhor, e eu, isto, uhum. isto, isto, ou seja, eu explico, não é? Como já fizeram comigo e eu percebi, percebes? Porque às vezes há coisas que a gente às vezes tem, mas eu não estou a falar de opiniões de poesia, estou a falar, por exemplo, claro. de por exemplo, se tivesse alguém neste momento a dizer uh, que alguém que fosse racista, percebes, eu não ia dizer que tem direito à sua opinião, eu não acho que racismo é uma opinião, não é? Mas repara, não, sim, naquilo sim, sim, que sim, o caso estás a perceber, sim, sim. se o teu discurso é didático. Mas eu também nunca não, conheço, conheço. não, não, não. desconexão. Está tudo racista. Deixa ele falar do local de fala dele. Não, não, não, não. Mas aqui a discussão é se o discurso é didático, se tiver a tentativa é educar. Quer é? E eu tento sempre. Se o discurso, discurso é, é didático. Não, mas imagina, se o discurso é antagónico, eu acho que também o efeito não é positivo. Eu entendo que ele é necessário. Tem dificuldade de destrinçar. Acho que o discurso antagónico hoje em dia... Usa... Vou dar-te um exemplo. Agora... Ó um... houve uma polêmica qualquer, twitteradas por causa... Opa, qualquer coisa de trans, da definição de trans, opá, já não sei, ok? E houve uma pessoa muito preeminente, tanto quanto sei, pelo menos no twitter é... Uh... O Diogo Faridiot? Não, o... Quer dizer, não é o... Que eu acho que, ele... que é uma pessoa não binária. Uhum. Joe, não sei. Sabes quem é, não sabes? Pronto, não importa. Uh, essa pessoa que já havia uh, a tweetá várias vezes sobre assuntos trans, não binários, etc., uh, respondeu a uma publicação discordando e utilizou expressões como cientificamente incorreto, porque a pessoa advogava que, que ser homem ou mulher estava definido biologicamente, pelos cromossomas, além da linha do costume. E ele ou essa pessoa, não quer, eu digo ele porque é aquilo que eu identifico como a identidade, mas não faço ideia, um, diz isto está errado, cientificamente errado, isto não vale nada. Quando tu usas uma frase como cientificamente errado, ou quando tu vais contestar aquilo num fórum público, que é o Twitter, mas eu eu dizer, espero uma elevação, eu espero que tu esclareças porque é que aquilo está errado como houve outros utilizadores do Twitter que fizeram. posso ser uma coisa Francisco, e eu vou dizer, já dar para dizer está há muito tempo está aqui o Pedro, também é tua amigo há muitos anos tu não podes dirigir-te <risos> dirigir ao Twitter dizer este fórum aquilo, aquilo ali. <risos> é o Lodo, aquilo ali a pessoa, a pessoa com mais problemas mentais é a pessoa que está a ter mais likes, estás a ver? Caros, aquilo não há nada ali sério no entendo, Twitter. Mas, mas, mas, mas, mas repara... <risos> Oh Castro, não, acho, acho, acho que se vais argumentar um ponto construído não interessa, com base, bro. ainda que seja muito distante, mas com base dita científica, e vais utilizar essa expressão, porque aí estás a entrar no, no campo da argumentação, vais explicar porquê. Porque não faz sentido nenhum, porque esperas lugares... demasiado as pessoas. Mas se calhar. Isto Olha, dizer, é uma grande dizer, ilusão que a pessoa não tem obrigação absolutamente nenhuma, não é? Mas, não, não, não, não mas tem por exemplo, por mas eu, eu vou-te vou dar um exemplo. Eu ontem assim. apareceu-me um artigo no Observador. Que, que <risos> tá bem, okay. espero. Espero. Mas o Observador de tem um dos também, gatos fedorentos, que é o José de Quintela <risos> o gajo das ah, padarias. falar. esta caramba. semana, esta causa semana causa eu causa foi tipo é o gajo e ele não, disse não, não, não. que e ele, ele, ele para além de ser de ter, de, por exemplo eu não acho que ali haja lugar, é indefensável o que, o que está a dizer, ou seja não, aquilo é transfobia ponto é assim, final tipo... e comparar uma pessoa trans uh, entre leite e leite de soja é só ridículo e, se, e sabes o que é que é isso? Eu vou dizer, posso dizer que é que o que é que eu acho que é isso? porque é que essas pessoas ainda têm esse espaço? porque é o observador, observador? Sim. Pronto, eu vou dizer o que é que aquilo é, a minha opinião, é uma tentativa de pegar em humor, justificar uma opinião com humor, percebes? E tu para fazeres isso tens de ser muito bom em duas coisas, primeiro, explicares a tua opinião e depois utilizares o humor como recurso estilístico, digamos assim, para depois a tua opinião. E é isso que os... Eu acho que os gatos florentos têm que perceber que são last season, são 2008, já passaram Uf, à história. Mesmo o Ricardo? E mesmo já que passar para o Pachorra para o Ricardo Araújo Pereira, sinto muito. Mas isso uh... temos que ir ideais dele? Ou não, ou não, dele não, não tenho Pachorra, ca é um humor de que é tipo trocou. do género... Sim, claro. Mas é, é, mas pois, é o melhorzinho dele. É por isso que nos quatro deles, só um em quem ainda trabalha com humorista. Mas esta semana tentaram cancelar o Ricardo. Eu sei que sim, pronto. Mas, mas, foi... mas, mas não, mas, mas eu vamos eu ver uma coisa. Mas vamos ver uma coisa. Eu não sei se tentaram cancelar por isto, mas eu estive a ler no Twitter que, uma vez mais, deu-se um espaço ao Ricardo Araújo Pereira para debater um tema onde tens tantas pessoas L foi a foi a LGBT Fox. que o podem fazer. Quando ele vem dar opiniões, ou seja, sim, ele pode perfeitamente ter a direito à sua opinião. E eu, pessoalmente, se tivesse um espaço. Da, assim da opinião ou para dar opinião eu convidaria alguém que estivesse que, que eles não eles, eles eles colocam um espaço ali para falar disso eles dão um espaço a pessoa ao Ricardo Aruz Pereira à Clara Ferreira Alves ao Miguel Sousa Tavares pá, pá, pá, pá, pá. o que vale ali é a pessoa e a pessoa pelas ideias pelo following pela maneira como escreve não é não foi tanto quanto sei uma coluna dedicada a este tema e agora vamos pôr o Ricardo Ospreira não foi assim Eu vou-vos assim, dizer não. isto aqui, a semana passada saiu uma música da Irmã, escrita... Eita, estamos Está... Está... no lodo da discussão Está... social Está... Não é, porque é, mas é só para dizer isto, só para, para fazer ver isto ao Pedro, que é, uma pessoa branca, irmã? uma pessoa branca, que é a Carolina dos Landes, fez, escreveu uma música que se chama Filha da Tuga, e na música tem lá uma parte que diz, eu para os, eu para, para os pretos sou branco e para os brancos sou preto. Foi escrita pela Carolina dos e uhum. interpretada pela irma. Pela irmã. Irmã? Irmã? Sim. Pronto. Esse, é o que, esse, esse tipo de polémica, estás a ver? É isso que se tra... Ou seja, tu tens, podes tentar. O que o Chico quer fazer, o que Francisco quer fazer, quer... Tu, tu sou... que é. abre os olhos. Que é elevar-se, é elevar o discurso e é a elevar hum, a discussão social. Isso nunca vai acontecer por causa de coisas assim, por causa de, das distâncias de uma pessoa. E, e por causa, o que, que é que estás a dizer? Meter pessoas a falar de coisas... Ou seja, a opinião do Ricardo. Que a opinião do Ricardo está lá a fazer a coisinha no jornal dele, de repente abre asas para uma semana de discussão sobre aquilo que o Ricardo quer dizer, percebes? Eu acho que quando, enquanto as coisas continuarem assim, toda a gente a perder tempo e neurónios a discutir porque é que a pessoa fez isto, porque é que a pessoa fez aquilo. Quando... Eu sempre ouvi dizer, tipo, a minha mãe sempre me disse quando, eu, quando o teu tio está bêbado não falas para o teu tio. <risos> a minha mãe sempre me disse isso, foi uma discussão que eu... Quando o meu tio está bêbado não vou falar para o meu tio. Mas não sei lá, as pessoas... Todas as pessoas, todas as pessoas, se tu, se tu todos os dias escreves uma opinião, um, um, escreves uma, alguma... imagina, tu és, tu és colunista, todos os dias escreves uma coisa, a probabilidade de tu haver um dia que tu vais dizer merda, é muito alta, estás a ver. Mano, imagina -me. Agora vamos perder todos os tempos o que é que o Pedro concordo, está a dizer aqui neste dia, porque é que o Pedro disse isto, Provo é o Pedro só, o Pedro não é perfeito. Mas tem muitas merdas estúpidas dentro gente, cidade. É a palavra ela. escrita é completamente diferente, a posição em que essas pessoas estão na sociedade é completamente distinta. Mano, é um humorista. O meio é completamente... Pois é, um humorista ali a, es a escrever, ele está a escrever a série é E nós aqui já criticámos várias vezes o Ele é pago para escrever, que... muito possivelmente, também. Ah, que é achas pago. que ele paga... <risos> ele é pago para escrever e ele vai escrever aquela merda. Com tanta opinião que pode dar repare Mas tu não achas que, podes, que, que não. o texto dele pode ser interpretado por várias... Eu, eu li e não percebo um cara que ele disse, atenção, não estou aqui... Porque, porque ele está a tentar dar a volta a um texto que não, que não conhece. É uma tentativa tipo, fracassada de humor, sinceramente. Eu acho que não é mesmo, eu acho que, eu, eu acho que ele está a falar a sério, obviamente tenta meter o humor, e com o humor tenta a subjugação do, do significado. E tenta moldá-lo, sexo, género, faz ali um passeiozinho. Mas é ótimo quando o humorista percebe de onde parte. Mas qual é a opinião dele final então no texto? É que... a, opinião dele a minha opinião sobre o texto dele eu não vou dizer a dele porque eu não, a minha opinião é que ele não percebe ele não percebe onde, o, o, onde, é, que, onde é que estão as questões uh, não só académicas como políticas relativamente a, ao sexo e ao género e mais, eu tenho uma visão como a generalidade das pessoas têm porque eu terminei o secundário em 2012 e aprendi isso de que o sexo é absolutamente binário e é definido por X características. E foi isto que a ciência nos deu no, no, no mais avanço. E como nós, este é um dos problemas da educação em sociedade. tens uma sociedade educada, tu ouviste uh, uma ciência mais ou menos positivista que te disse a realidade é esta e com o um avanço científico a realidade pode mudar ou a tua visão da realidade, ela na verdade não muda, a realidade pode mudar e tu usas as ferramentas que aprendeste antes. Por isso, ele sim, eu aprendi, ainda é grande parte da biologia normativa. Uma pessoa trans é isto. Uma mulher é isto, um homem é isto, e está determinado em termos sexuais. Pois ele pode ter dificuldade ou não, isso eu não sei, em fazer a distinção entre o, o biológico e o social. Que é uma coisa que nós devemos ultrapassar, na minha opinião. Eu estou agora em grande rant, desculpem-me se isto for... Não, estou a ouvir, é das poucas vezes que eu estou a ouvir com for atenção. Nós, nós poderemos ultrapassar, eu acho, que, eu acho que iremos ultrapassar pelo progresso científico em várias dimensões, esta, esta, estas categorias fixas do que é biológico, do que é social. Nurture versus nature, porque andam em conjunto, nós somos animais sociais e, e podemos passar pela evolução. Hã? Eu falo para o Pedro. Então... Pode falar, bem? Podemos passar, obrigado. Podemos passar pela evolução de mecanismos diferentes hoje em dia que temos uma sociedade industrializada. Tá, mas, mas também já, já sabemos que existem expressões dos nossos géneros diferentes consoante aquele que é a nossa socialização e que umas se influenciam às outras. Pronto, vamos deixar essa porta aberta. Isto, voltando para o Ricardo Pereira, ele pensa nisto. Portanto, acho que cabe-nos trazer um discurso público didático, como aquilo que estamos a falar há bocado. O didático pode ser muito paternalista mas pode ser uma intenção genuína ou só um, socrático colocar perguntas para tentar desconstruir. E às vezes quando estás a colocar perguntas para tentar desconstruir estás a descobrir um universo novo e as tuas perguntas mudam e a maneira como as colocas e ganhas sensibilidade. Mas, dizer, não acho que estamos eu... no início? Seja, Sim. O, não, eu, sentido é que eu acho que... Eu... Eu tava, é... Neste, neste campo, das palavras e o que é que as palavras significam porque antigamente acho que não se estava assim tanto, tanto importante às palavras dizia as coisas, as coisas eram o que era e hoje em dia estamos a dar cada vez mais importância às palavras e, e, um, e é como tu disseste, tipo, há, já há algum tempo aqui que é as palavras significam uma coisa e, e, e quanto, ou seja, como é, que foi, como é que foi que ele disse? que as palavras, tu disseste uma verdade que há, um tempo, há uns tempos atrás que, que, que, que, que, que eu gostei mas agora esqueci hum. Que, tu disseste tipo, as Eu palavras significam uma coisa e, tipo, e tu dizes e a ent... palavra certa, a interpretação das palavras ou se... o pensamento da sociedade, foi isso uma me maneira ok. Ser, okay. E, e como nós estamos agora no início, vamos pôr assim no início, já há alguns anos para cá, mas... Há, há pessoas que as mudanças têm sido rápidas, hoje em dia cada, cada vez há mais um, tempo para se falar de, de, destes assuntos, estás a ver? Uhum. E há pessoas que simplesmente não têm capacidade de compreensão e porque a mudança eu vou ser muito clichê, mas a mudança pode assustar até de certa forma porque tu vês, e isto aqui eu censuro, eu censuro políticos, censuro, censuro pessoas que têm muitos followers no Instagram e no Twitter e em redes sociais e que moldam os pensamentos das pessoas. Uma das merdas que acho que foi o, o, um, aquele, gajo, aquele gajo americano, o Ben Shapiro, Sim. que meteu, que eu acho que meteu tipo um, uma imagem de um pai a ler um livro qualquer, tipo com um escudo, com um, um arco-íris a bater no escudo. Hum. Tipo a família moderna. Tradicional, é. desculpa. Pronto, mas, claro, e isso Bench... é que eu acho errado. Mas Esses o Bencho têm um posicionamento ideológico é. muito claro. Seja, um Por exemplo, um... o do José um de um Quintela não é tão claro, como... porque não tem um discurso público tão abrangente, mas não é. O do Ricardo Araújo Pereira é bastante claro. E o Ricardo Araújo Pereira é uma pessoa que teoricamente seria aliada. Durante muito tempo foi. Dez causas identitárias, sejam uhum. elas quais fossem. Portanto, eu tenho, vamos chamar assim, um track record, e portanto, há, penso que neste caso em particular, em, em quase todos em geral, mas neste caso em particular acho que a abordagem devia ser diferente, menos tribalista, menos antagonista. O problema, aqui, contextual, é que surgiram muitas crónicas de repente. Pois foi que eu todos os dias tinha um gato. Sim, exatamente. É <risos> pá, é assim. Ia falar são exatamente do mesmo ponto de vista. E o José <risos> Dio Quintel, o Tiago Góis, e o outro, que acho que era Miguel, não me recordo o nome, são certamente muito bons em várias coisas daquilo que existe ser humorista, ah, mas não são opinion makers. Eu acho que quase ninguém respeita a opinião deles. Mas ali é amplificado. E como, e como faz um, uma confirmação daquilo... Ou isto Está tudo bem. Eles podiam sentar-se aqui e provar-me de maneira completamente errada. Podem vir, E tragam tá um bolo <risos> da padaria portuguesa. <risos> <risos> um, não, eu percebo, e mas o que é que tu achas, Pedro, sobre isto? Exato o que sobre, tá é muito sobre o Ricardo Arousa Pereira? Não, não sobre isto que o Chico então sobre dinâmicas de grupo e entendimentos distintos. Eu não se calhar estou um bocado americanizado nisto, Sim. mas eu acho que se deve dar o espaço aqui no direito, a quem direito, e eu sei lá, há coisas aqui, por exemplo, há coisas em Portugal que já me irritam. Uhum. Como há coisas nos Estados Unidos que me irritam, há coisas que eu aqui gosto muito há coisas que eu lá gosto muito, mas eu acho que aqui ainda, não sei, eu não quero dizer, não sei, eu acho que, eu, ao bocado o que é que eu disse? Foi que começamos tarde ou entrou já sim, tarde sim, sim, essa, sim. essa discussão? Quer dizer, pode até ter começado mais tarde, mas eu acho que ainda se debate muito coisas que são, que são óbvias. Percebes, ainda estamos a debater coisas mas, para... que são bastante óbvias e que não têm que ver com a educação da pessoa, mas são coisas, por exemplo, quer dizer, como é que eu ainda tenho, por exemplo, como é que eu ainda tenho, por exemplo, um tio racista, por exemplo. Certo. Percebes? Tudo bem, Porque falei esse com ele, está próximo, mas o passado racista colonial está muito próximo. Concordo contigo. Percebes, mas ainda estamos Mas a como abordas discutido? o teu tio racista em 2022, eu acho que pode ser diferente é isso que eu estou dizer. claro, porque não vou é chegar à por... beira dele esta é cancelled, não é? mas vou não. chegar à beira dele e, e vou, <risos> ou seja mãe, <risos> e vou didaticamente falar com ele, não é? e tentar explicar porque o que é que ele disse é eu já não pensaste saber. que é só, por exemplo eu tenho, eu tenho isso, que eu sei, eu, por exemplo, eu tenho tios meus e tias minhas e vizinhos e pessoas que eu conheço que têm opiniões que eu discordo totalmente, estás a ver? e simplesmente eu nem tipo, nem, nem tenho sequer energia, nem vontade nem paciência, nem quero nem quero tomar cagada para a opinião deles, de estás a ver e nem vou perder tempo porque isso é bonito, atenção eu, eu prezo que me... Eu acho que deves perder... Que sim, um tempo também tempo. não vou ser hipócrita aqui a dizer todas não, as vezes faço não, isso. Não estás sempre a perder tempo, mas é, eu acho que deves perder eu, um tempo eu, considerado. É, é tens sempre haver discussão, percebes? Eu sou uma pessoa que eu, sou, eu agora se puder evitar discussões, não estou para discutir. Acho que, acho que há, há pessoas que já com uma certa idade que vão morrer, mais cedo ou mais tarde. Não tenho que estar a perder tempo com isso. Eu penso assim mesmo, mas que há uma gera... esta geração vai morrer, a nossa geração vai morrer, a geração dos nossos filhos vai morrer. Uhum. É, preparar, é preparar as gerações futuras para. É, é preparar as gerações futuras para esta ideia coletiva de, de, de bem-estar de toda a gente que nós queremos, estás a ver? -te? Sim. Pá, a geração da minha avó, pronto, a minha avó era racista para carago. A minha avó também, é um bocado, acho eu. É bastante até. <risos> um... <risos> <risos> Mano, eu não vou perder, eu, tipo, é tipo, a minha avó é bom, é, tipo, foi a educação que tive, eu não vou perder porque porque é... a minha avó. Mas estes os teus netos vão achar-te racista para caralho? Os meus racistas não me vão porque eu não sou racista, mas vão achar uma pessoa até, se calhar, até bastante conservadora. Queira, eu vou te achar, bro, o que é que achas? Acha... Pedro? Eu vou morrer sozinho, no meu mas mas, não vou ter netos. Mas não que repita eu aquela para ter um que... campo grande. Vamos <risos> no campo <risos> todos. Eu vou, eu vou repetir a ladinha de há pouco, que Do tu apreciaste, que era head of the department. Em Berkeley. Ah, sim, te... Imagina ah. nesse nesse cenário em que em que tu educavas crianças. Achas que os teus filhos te poderão achar racista, por exemplo, à base daquilo que é a cultura americana neste momento? E como as coisas vão mudar, percebes? Exatamente. É possível, é, ou seja, é possível que o teu conhecimento, passado bastantes anos, esteja desatualizado, não é? Uhum. Mas eu não sei. As, eu tenho sempre essa predisposição em querer saber mais, porque é que é assim, porque não é que não é daquela maneira, por, não sei, se calhar, mas eu estaria disposto a esse diálogo, se isso acontecesse. Mas o, o, o, o querer saber mais, é em que fontes? Ou seja, se tem alguém, por exemplo, imagina, daqui a 40 anos, que me diz assim, olha, o que tu disseste foi mesmo, tipo, fucked up, não sei o é e eu fico assim de género, ok, explica-me então porquê. Certo. E eu estaria disposto a ouvir essa crítica. A pessoas de é... 40 anos, Pedro, ias ter 80 anos. Estava a estar a mais a cagar. Para, <risos> para dizer apresiva. a ser cagado no teu canto Pedro não tem 40, aí Não, ia ter 72. 73. 72, 72. 72. opá, oh, mas olha... Mas, mas estaria aberto, eu gosto, eu gosto de imaginar que estaria Também se não estiver aberto, opá, não sei. Mas eu tenho, eu, na verdade, eu tenho muita esperança nesta, na nossa geração e muito nesta na geração da minha irmã, por exemplo. A Gen Z. A Gen Z, sim. Eu acho, eu acho que toda, cada Acho que gera... estão a mudar muito. E pelos meus alunos, que são quase todos genes e. Uh... E cada geração está. Nós cada vez estamos em comparação com as anteriores, há sempre uma melhoria. Pode ser pouca, mas há sempre uma melhoria. Há um upgrade. Há um upgrade. Há uma progressão, é isso? Uma há uma progressão. progressão. Eu, eu quero ser. Eu considero uma pessoa muito progressista em, em ideais. Tipo, eu, eu considero uma pessoa progressista e eu espero bem chegar aos 90 anos um gajo super conservador. É a minha ideia. Quero chegar velho, ser velho conservador. É sinal que as que coisas estão PSO melhores. Que PSD chega? Não, é... não, não, não, não. <risos> conservador no sentido de... As coisas que ele pensa hoje em percebes? dia, naquela altura, os okay, serviços okay. Como o ser conservador. Não, CDS, O PCP claro. é cara. Botar eu e o Chico é uma era pois... <risos> não, percebes o <risos> que eu estou a dizer? Tipo, eu quero que, eu quero que se queres chegar a, a velho ser, e os meus nantes olharem para mim, se tiver nantes, acharem que eu sou um, um avô conservador, percebes? Porque eu não percebo, eu não quero perceber, eu, porque é sinal que as coisas estão a evoluir, e que não estão estagnadas, não ideia que... É. é uma visão bonita, de quando estiveres velho. É, mas sim, porque eu tenho a certeza Também que assim não... é uma coisa, por exemplo, eu pelos meus alunos lá, uh, com um background diferente daqui, eu não sei aqui, mas é a experiência que eu tenho lá, alunos que já nasceram em 2002, 2003. Uhum. E eu lembro-me que tipo em outubro estava a perguntar a idade dos meus alunos e um diz-me que tem 18 anos E eu fiquei assim, que ano nasceste? E lá nasci em 2013 E eu fiquei assim, meu deus, acabei de me sentir tipo um dinossauro completamente Imagina quando eu chegar e eles serem e em 2010 e não sei o que Mas há coisas nesta nova geração que já não são admissíveis e acho isso, muito bem. Percebes? E eu, eu admiro isso. Mas também admiro que há um diálogo neles para te explicar porque é que não é admissível, estás a perceber? E eu, mesmo sendo mylenio, não com... obrigado a concordar. Eu sei que não, mas posso ouvir. Claro que não deves ouvir. Posso não deve ouvir e devo. Fechado, e, devo... Claro. E, e o que acontece foi. Deves ouvir? <risos> e o que acontece é que eu mesmo aprendi com eles e eles aprenderam claro. comigo. Eu acho que, que isso também é, ou seja, a uma, hum, uma relação, mas a ver... Claro, mas e... imagina, eu, eu acho que estes conflitos podem ser resolúveis se a perspectiva for essa de aprendizagem mútua. quando andar à é porrada com os alunos de quem Não, não, não, mas o que é que, o que, é não, que, é que acontece Não, eu dou Fs a todos. <risos> o que é que acontece historicamente? Seja de que maneira for e de alguma maneira. É possível que, que o Pedro, que nós, exerçamos isso. Tu impões a tua realidade às gerações mais novas do que tu. Impões a mesma estrutura de trabalho, as mesmas normas sociais, etc, etc. E eu acho que o grande o, o momento de quebra da sociedade será aquele em que uma geração não impuser e souber uh, integrar a geração seguinte, as visões da geração seguinte na sua. É perceptível o que eu quero dizer. Por exemplo, nós temos sempre conflito. O punk era conflito geracional. O rap era conflito geracional. As questões agora da desigualdade são conflitos geracionais em grande parte. E, e, e acho que a nossa responsabilidade, vamos pôr assim, enquanto geração, procurarmos perceber, respeitar e integrar para satisfazer o futuro daquelas gerações. Tem uma expectativa, uma perspectiva completamente diferente da nossa. que Tem um clima social completamente diferente, uma tecnologia completamente diferente. Isso é que, isso é, que isso é... Claro que sim, bro! Sim, mas repara, nenhuma geração fez e nós não estamos necessariamente a fazer. Imagina, nós Nenhuma três... geração fez como assim? Todas as gerações impuseram a tradição, todas as gerações que é B, impuseram não. as instituições. ver? É como assim? Ok, no sentido social assim, é mas, porque mas porque em, em casa... casa Porquê é que tu conheces o Malhão? Porquê é que a festa da tua, da tua terra é o São João? <risos> Porquê é que, okay. é que a que ponto em Lisboa se chama 25 de Abril? Entendes? Antes era essa razão. Exatamente. Então, Tinha outro mudou o nome e a geração disse. Este nome é importante o suficiente para ser alterado. Isto que é sim mas por exemplo a nível a nível cultural tu há 20 anos atrás dando o exemplo das touradas por exemplo tu há 20 anos atrás ninguém se calhar havia meia dos gatos pingados a questionar as touradas e hoje em dia ou seja mesmo dentro da própria de uma própria questão geracional já tens pessoas da idade da minha mãe a olharem para as touradas a perceberem a terem outro lado das touradas e perceberem isto de facto não faz sentido Percebes? Mas isso foi porque a geração que veio a seguir à minha mãe educou os velhos claro caso, a perceber mas, para, não faz sentido. Sabes onde é que está o nosso conflito geracional? Nós tivemos aqui o João Não, sabes quem é? O João Não? não. É um jovem <risos> nascido em 2000 e... Não. Em 99, acho que o João é nascido em 99, o Lula e o João Não disse aqui, plena e claramente numa discussão sobre tópicos análogos a estes mas não já concluímos para há dois anos que a cancel culture acabou? Quando aquilo que o Castro estava exatamente a dizer é que existe, e depois podemos entrar na definição do que é não, cultura. Não, eu, eu, eu, eu é disse um pouco... que existe, existe, não, não, não, mas, mas já, é... já deixa de Dá existir. Mas, mas há uma perspectiva absolutamente distinta da vida, e é normalíssimo. Quanto mais as coisas mudam, e cada vez mudam mais rápido, mais distinções vai haver. E nós não estamos necessariamente integrados, não dizer, somos paladinos nenhum. Eu sei, que... mas já te... eu vou dizer uma coisa. Dizem que, sempre me disseram assim, um, é melhor, que tu experimentas chegar a ver a tua... Isto é tipo, é, é quase uma, uma cena de, de filme, experimentas chegar a ver a tua avó, hum e falar com ele e fazer-lhe perguntas de como é que eram os tempos dele. da da de adolescente. Eu tinha uma relação, não era assim, para ele em que o meu avô, mas tinha, e ele chegou-me a contar merda desde a adolescência, não sei se tinhas uma relação assim com o teu avô, eu sei que o Chico tinha, com o teu avô, materno. Uh, mano, eu sempre que ouvi o meu avô falar dos tempos dele, que é da merda, primo. Estás a ver, que é ganho da merda, eram um horríveis estás a ver? Ou seja, é isto que eu quero. Que olhem para o meu tempo e digam que tempo de merda. Mas agora eu não quero que olhem para o meu tempo e digam não, ali é que estava bem. Não, quero que este tempo seja uma merda. Mas isso também já é assim, vamos ver. Eu acho que a pessoa também, quando já está, por exemplo, o meu avô tem 37 anos, existe já uma romantização, percebes? Do antigo? Uma Sim, romantização é do antigo em que já não importa o que eles passaram. A minha avó dizia-me que ia para a fila do pão às quatro da manhã em plena ditadura, andava pelo pinheiro manso, só e não sei o quê e ela, pronto, ela contava isso com, e disse, ah, esses que eram bons tempos quer dizer, eu olhava para aquilo e dizia assim hum, quer dizer, esses não são bons tempos, não é? E eu se falasse mal de Salazar a minha avó ficava assim um bocado desconfortável e tal, mas eu acho que aí era um pouco a romantização e já não há assim um... Mas, mas a, a, a, na a minha cabeça até posso estar a romantizar agora 2022. Mas tu queres que quando contes aos teus netos Os meus netos pensem assim, que tempo de merda Estou muito melhor agora e querem que os meus Trinetos, tri bisnetos Olhem para os meus filhos e pensem Que é tempo de merda, estás a ver? É isso que é, é sinal que as coisas estão, estão a progredir E estão a ir para o um melhor caminho Obviamente temos que Menos aquecimento questões... global É isso que eu ia dizer, mas é <risos> obviamente outras questões Que têm que ser Não, tratadas Mas imagina, pensar nisto num ponto de vista de, Das gerações que tu podes prever netos, uh, Filhos netos, bisnetos trinetes, etc, é um bocado redutor, porque há, houve muitas gerações que passaram e porque até as gerações mais curtas, ou seja, nós os três cedemos a esperança média de vida em grande parte, deixa a malta passar, nós os três cedemos a esperança de média de vida em grande parte da história da humanidade, não é? Tipo, é erróneo pensarmos, ah, os meus netos, bisnetos não se processa necessariamente assim, houve muitas gerações... A pensar, e os meus pais é que estavam bem, não estavam todos a morrer de peste negra. Nem sabiam que era. Sim, ok, estávamos, para... ok, pronto. não tá bem. Mas, mas, mas tipo uma é pessoa que, que morre aos 25 e outro que morre aos 25 nem é uma geração. É uma pessoa. <risos> a é a vida de uma. Não, não existe. Um, não existe um percurso histórico linear de bem-estar generalizado. Existe uma tendência geral. Mas, por exemplo, como... ouço a minha mãe a dizer. Ah, hoje em dia é só casos, por exemplo, olha, lembro-me bem da minha mãe, quando foi Jorge foi Ah, isto está cada vez pior. casos Prima, por... não, está cada vez melhor, porque aconteceu isto e toda a gente se está a manifestar. Antigamente ah, não, isto acontecia, não, era o e, e, dia, e, a dia, ver... e saber. isto oh, tem a ver com questões mediáticas, leva isto ao absurdo. Pensa na... na os celtas que estavam em Portugal antes, antes da chegada dos Mouros. Aí os celtas sabiam lá que havia um gajo que tinha morto o outro nos Estados Unidos, meu? Naquilo que Não, hoje eu, estou falar, hoje eu estou a falar, dia. eu estou a falar... Naquele, naquele território. Vou fazer uma mínima ideia. Aquilo era uma realidade completamente dispar E, tem aspas, se tu avançares milhares de anos para a frente, Pronto, mas nós tu, hoje em dia é que temos essa consciência. É mas a é coisa da globalização porque temos todos a um clique um do outro, mas o que eu estou a dizer mas é... Mas é, a globalização tira, era a tua aldeia. Sim, mas retira isso. Eu acho que hoje em dia os casos, tipo, existe mais mediatismo nos, nos casos porque as pessoas também estão mais conscientes do que é que é o certo e o errado. O e agora... E agora é porque é há informação. Há, há ah, informação, não, não. ponto. A informação não circula não. em minutos. Mas nós, Exatamente, mas nós... Em segundos. Em segundos Estamos Estados Unidos para mim e Estamos, estamos, estamos, a, estamos logo a falar um com o outro. Nós evoluímos como seres biológicos e sociais para lidar com essa quantidade e diversidade de informação. Eu acho que não ainda. Há muita gente que diz que não. E a questão é... Nós não estamos a evoluir dessa maneira. Nós, não há seleção natural na humanidade hoje. Ok? É isso, exatamente isso que eu estou a dizer. Ou, ou, os fatores contextuais evoluíram muito rápido, nós temos uma, uma consciência do que, de, daquilo que estamos a passar. Se calhar isto, se calhar, não é a minha opinião, eu acho, uh, desculpa, se calhar isto é uma, um excesso de informação para aquilo para o qual nós estamos preparados a lidar. E se calhar a responsabilidade dos nossos trinetos vai ser cortar e dizer, não, o ser humano precisa de menos, que é tudo o que nós, é o que nós hoje começamos a fazer com mindfulness, por exemplo. Com a rejeição da, por exemplo, da ética de trabalho protestante, que, que criou o capitalismo, e dizermos, não, nós precisamos descansar um bocadinho mais. Mas isto mais. não deixa ser uma não, nós existimos de hoje, Não, a mulher e o homem... Devem trabalhar... Quem me dera de ter pode... mindfulness no Lidl, nunca tive. <risos> Não. Fazer um break repara, para fazer repara. um... La siesta. La siesta. La siesta, um yoga. Ui, siesta. Uh, no Lidl. Um goat <risos> yoga, que agora mas, há goat yoga. Mas, mas já vai trabalhar de em São da Guadiana. Com as cabrinhas alça, a saltar-te. e yeah, é yeah, borrar em... Eu vi isso com o Kevin Nath. Explica. É tipo fazer yoga com cabras bebés. Exatamente, cabem Com cabras bem, yeah, tipo, bem. A fazer e, tão, tipo, e cabras, é. eles saltam para, para as costas. Não é tipo sei relaxar, é tipo, vezes uma coisa fofa, estás a ver uma cena fofa, extremamente fofa. Que é uma cabra, bebê, concordo. É, eu mesmo possivelmente mesmo roubava. Eu, tenho, eu já sei a minha mãe querer comprar <risos> uma, uma sei, cabra e um chamá-la Ágata, <risos> mas em honra a. No Pun intended, okay. acho Essa que Ágata é só... não um Ágata, Ágata, ou um bode chamado <risos> Simão. <risos> Um bode chamado Simão. A Agatha <risos> e o Simão. Tipo... tipo um, era a Mali e o Eusébio, não, não era? <risos> acho que é engraçado, porque nós hoje... Acho que este foi dos poucos... Acho que foi o único podcast com convidados que... Não foi, não foi convidado o centro. No sentido em que... Falámos, falámos do Pedro para aí 30 minutos. não Falámos bastante. Porque o Francisco está aqui a exibir os seus dados da sua licenciatura em Sociologia. E o Pedro aqui só a falar com os poetas mortos. Nós aqui queremos falar do All Captain, my Captain. <risos> eu deixo-vos então agora. Não, bro, tá, tá, tá, diz-me só uma coisa Pedro, agora vamos falar sobre a poesia. Inspira. Outra vez? Sim, outra vez, porque eu não tenho uma... Olha, eu nunca conheci ninguém que, que, que escrevesse poesia. Não, mentira, eu conheci Mas um gajo foi? que escreve tipo... Um, que escreve um, uh, textos em guardanapos no Instagram. Ah, oh, uau. Wow. <risos> Groundbreaking yeah, <risos> nice, nice. Vamos, vamos, vamos Diz-me Diz-me diz diz como é que tu, Ou seja, a tua primeira, a, o teu primeiro Relacionamento com a poesia Como é que aconteceu? Estavas numa aula qualquer né, de português A professora mandou fazer uma composição Podias fazer versos E tu, ai, versos Não me lembro, eu acho que o que aconteceu foi Eu lembro-me que o primeiro poema que eu me lembro de ter lido Foi o Eugénia de Andrade isto era um poema que era o poema à mãe E eu li esse poema e disse assim Uau, wow, isto é incrível E a minha professora depois de explicar o poema E o que é que significava cada coisa deu Acho que foi isso que me deu um pouco aquela chama de hmm, Quero saber mais o que é isto da poesia e não sei o que Porque os poemas que eu tinha lido era tudo poemas não é? De, sei lá, eu lembro -me de ler como era Uma Rosa Araújo, Clotilde Rosa Araújo Cesário é assim. Verde? E um ces... Não, Cesário Verde é fixo, é ah. leio Césario Verde mas, mas acho que esse foi o primeiro contacto que eu tive Que eu me lembro, assim, foi esse poema E foi aí que eu disse Quero explorar isso E depois, claro, nos meus 14 anos fazia aqueles poemas assim Bem sofridos, assim Percebes? Que tua é, fase, quero quero cortar os pulsos Este mundo é demasiado para mim Com palavra muito cara Assim, aquela <risos> coisa explorar, António, é? assim, António Nobre, bem António Nobre é. Só faltava a lufada de sangue quem, boca. Em Portugal, quem em Portugal qual é que é o teu tipo poeta favorito? Eu tenho vários, mas gosto do gosto de Cesarini, do Mario Cesarini. Uh, gosto de Mário Cesarini. Gosto Gosto alguma poesia do Alberto Helder. E eu quando digo isto é um escândalo, toda a gente fica, ah, meu Deus, como é que tu não podes gostar do Alberto Helder? Uh, alguma, foi que disseste. Disse, alguma poesia? tens que gostar toda, é obrigado. Mas uh, não é na academia tens que gostar toda. E mais, sei lá, gosto de Adelaide Lopes, gosto de Ana Atherley, gosto de tudo um pouco. César Figueiredo. César Figueiredo <risos> também, na poesia visual. Não, gosto de tudo um pouco, na verdade. Gosto de Alberto Pimenta. Gosto muito. Eu adoro, Albert adoro é Alberto Adoro Alberto Pimenta. <risos> Eu vou dizer uma coisa Sem Miguel Silva, também Eu vou dizer uma cena, acho que vai, vai ser um bocado ridículo isto Eu fui à Feira do Livro há dois anos atrás. Dois, dois ou três anos, não sei, foi, uh, já, já, já tinha sido pandemia e foi tipo no pós-pandemia. Okay. E um, estava lá e peguei num livro e tirei muitas, até fiz algumas ilustrações base, uh, inspiradas no, neste livro de um, de um gajo um chamado Mário Sacarneiro, uhum. que é poeta, não é? É poeta. Né? É poeta yeah, sim. Eu peguei, então um ba num baitei o Mário Sacarneiro. <risos> um dos grandes nomes já claro não baitei, mas inspirei-me e foi e até três fotos para não pagar aqueles 3€ do livro. <risos> mas tipo, <risos> Estava tá, eu eu a apanhar, estava lá ali, peguei no livro e comecei tipo assim a folhear e duas, duas, duas outras páginas eu gostei e tipo assim assim, assim e fotos e... e uh... Aliás, Mário a erm Carneiro tem três versos que eu adoro, que é perdi dentro de mim porque era labirinto e hoje quando sinto saudades são saudades de mim, uma coisa assim é um dos melhores poemas Os <risos> <não sei, risos> um melhores versos é, que eu já vi. Mas, mas por acaso, eu, eu, é engraçado Porque é um nome que tá, fica, tá me sempre na retina Assim, eu vou-te ser sincero, eu não tenho Praticamente conhecimento de nulo de poesia Mas é daquelas mais que ficou na cabeça Que eu lembro, foi um livro que estava lá no meio tantos livros Eu peguei naquele, assim, de repente só para passar um bocado de tempo E do pouco que, que li tipo é, Tiraste é, fotos? Não, não é isso, <risos> não é tirei fotos Mas tipo, eu tirei fotos só de dois Que eu gostei muito E ficou-me na retina Para depois a trabalhar sobre isso, fazer algum desenho sobre isso mas do pouco que li, tipo aí 5 minutos ali, também é rápido se ler um, foi, um, acho que foi tipo, boa sorte estás a ver quando pegas uma coisa e de repente gostas? porque eu podia pegar no outro que estava ao lado e já não ia gostar mas aquilo que eu peguei, tipo eu gostei, é uma coisa muito sofrida também eu adoro essa sensação de quando pego num livro e digo assim uau, wow, estou super tipo, isso com super engates, quando eu escolho assim um pouco, eu acontece-me tipo com o e há que eu não conheço... Vocês são sempre o mesmo sabor. Oh, estou de sério, primo. As da Lady Gaga não são. A Oreo da Lady Gaga. O é? Não são iguais às Oreo normais? Não, porque são Mas rosas. É é are... ah. da Lady Gaga na Califórnia. Sim, não, porque Aqui são as de Morango. As rosas são as de Morango As cromáticas vocês não tiveram aqui da Lady Gaga? Não. Faz um privilegiado. Portugal é tão last season. tão last season. Estamos com que tempo? Uma hora e cinquenta. Tens, tens, tens perguntas? Tem. Então faz perguntas. Mil. Podemos retomar o início? Sim. Como é que tu nasceste, Pedro? <risos> Como é que foste concebido em primeiro lugar? Como é que foste lugar, Por... concebido? Sim. Sobre... A discrepância. Não sei se, que, não, se... Não queres fazer uma pausa que eu estou a bater mal com este calor, estou a falar não, tu, tu também estás, estás mal com o calor, não estás? Voltamos é. já de seguida mano, e que eu aviso, a já, mal aviso já que se a parte seguinte tiver mais do que uma hora e vinte, vamos para a semana. Comportem-se. Como assim para, para a semana? Mano, vou fazer disto dois episódios. Ah, por mim faz três. Está tudo bem? Hum? Só isto está não, tudo bem? bem Foda-se. Então, isto não metas me isto no podcast. <risos> mano, foda-se. que Filhos da grande puta, mano. Ai, que bois de merda. Desculpa, Pedro. Mal. Filhos da puta, meu. Que grandes cornos Então. A merda de ti a fazer uma cena com a <risos>